Eu quero saber se tu consideras que estás a concretizar o potencial que disseste que tinhas, de uma forma ainda que simbólica, em 2017. Acho que sim, acho que estou com um trabalho consistente e acho que estou a justificar isso. Isto é que eu digo, fui adicionando conceito, porque lancei o Marfim, lancei o Eden e o Android completamente descomprometidos uns dos outros. E depois, quando quis quando quis um, compilar as restantes faixas que tinha feito na quarentena, achei por bem incluí-los no projeto. E conceptualmente fez-me bem sentido, só não me fez tanto sentido, se calhar esteticamente. Tipo, o discernimento do gajo vale dinheiro, estás a ver? Sim. Tipo, ele estar numa sala a dizer isto é um hit ou não é, vale dinheiro. Eu, como sei que sofro bem. Por antecipação, já tenho mecanismos de defesa e tento mentalizar-me que me estou um bocado a cagar. Pô, mas estás mesmo Sim. a cagar? Não, não estou. <risos> Como é que tu dizes? Eu, tô uma, tô, eu sofro da ansiedade, mas mentalizo-me que me estou a cagar. Porquê? Porque é a melhor forma que eu tenho de lidar com as coisas, mano. É tipo. Já para concertos parece que é a mesma coisa, parece que tenho que vestir uma persona. Existiria um instinto sem esse pessoal? Sem o Benji Price, sem o Billy Verdasca. Existiria, mas não tinha, mas não tinha os strides que tem agora. Há um, um impulso que me, que me leva a fazer isto, estás a ver? Mas preciso de... Era o que eu estava a dizer, não é um one man show. Preciso de a malta à minha volta para aprimorar e para lapidar um diamante em bruto. Ele disse, pá, o meu plano A é a música, o plano B é a música, o plano C é a música. Se o plano C não der, o plano D é a música. E eu tipo... Mano, é assim que tem que ser o mindset, bro. Tem que ser tipo... Se eu quero fazer disto de música, ass... disto vida, e já assumi que quero fazer disto de vida, tem que ser workaholic a, a este ponto. Tipo, a minha vida tem que ser estúdio. Eu inibia-me do tipo, estou num estúdio de alguém, aí está aqui uma música mesmo fixe, mano. Mas estou com ansiedade, não me apetece ir ao mic, tipo, estar lá a, canta, a, canta, a cantarolar ou a desafinar, ou whatever, pra, só para ficar com uma ideia então, só que agora eu prezo boé esse impulso, o primeiro impulso yeah. agora se fosse seguro de ti próprio, Francisco, tu podes ser um anticupidão já estás, pensaste tu nisso? Não, um não? tu queres vir aqui lavar roupa suja não, tô, portanto eu tá, vou é... dizer-te que desde que me revelaste isso, eu nunca mais tive conversas desse teor, não sei se reparaste Corrigi o comportamento e não reparaste, mano. Ah, reparo! Não, eu reparo nas coisas. Não, não, não. Porque a chave de toda a relação, principalmente relações mais próximas do que as românticas como é a nossa, é comunicação aberta. E por isso, deixa-me perguntar este pinga-amor. Não, o terapeuta aqui sou. Chico, qual é a tua linguagem de amor? basicamente estivemos a fazer um exercício de escrita que era eu mandei-lhe uma parte de uma letra ele completou eu ia completando ele ia completando e depois gravei e assim é ok isso é tipo não vou meter ghostwriting se eu lançar esse som eventualmente meto -me na letra que fui eu e outro mano okay, porque era. Foi, nasceu Aliás, de um exercício este, de escrita eu, eu estive a ver os créditos de, de, de, deste teu álbum e tinhas lá Uh, alguma escrita tinha do Benji Mas... e tinha outro ou é um erro de submissão é no Spotify? é yeah. no Spotify a música escrita por também quer dizer composição composição ok, yeah. okay. então não me álbum foi tudo menos os featureings. os os foram os featureings okay. que escrevem ok Mas não é uma cena tipo é porque é assim que eu faço não sei não não, não que eu seja não tipo... há que haja regras né eu não tenho, não, não, não, não importa. Não, não, não, não, não há nada que tu pode. Basicamente, ninguém te pode dizer que tu não podes fazer isto ou aquilo, não é? Tenho músicas que são refrões. da pisa? Que são a cantar. <risos> refrões que são a cantar, uh, mas foi o Benji que escreveu. Foi o Benji que fez as melodias, por exemplo, coisas assim. Só que isso, tipo, para nós, acreditar isso ou não é, é o que. Eu, sei lá, refrão, bye, mudias, vai, é tipo só preciosismos, certo? Hum, ok, mas não achas isso importante? Eu não acho que seja muito importante, mas não achas isso Creditar. importante? Acreditar, sim, acreditar as pessoas acho, todas as que fizeram acho parte que é do processo. importante. Nós é que nos estamos um bocado a cagar porque é tipo <risos> o som que nós estamos a fazer descomprometidamente e estamos em estúdio a fazê-lo. Imagina, eu faço um som. Estamos num processo tipo criativo, os dois. Ele fez o beat, eu escrevi os versos, ele fez uma melodia para o, para o refrão, mas eu escrevi o refrão. Tipo, nós não nos preocupamos, se calhar devíamos, mas não nos preocupamos em dizer isso tudo. Eu adorei essa voz na tua cabeça, se calhar devíamos. <risos> yeah, eu às Man, vezes vou pensando então, à medida que falo. Isso é um pequeno polícia na tua cabeça. <risos> e naturalmente é um pequeno polícia na tua cabeça. Se calhar devíamos. Oh, há coisas... se tu se sentes assim, tudo bem aquilo que te dá até é uma boa prática na indústria basicamente, além de poder por exemplo dar um contributo historiográfico se daqui a 50 anos forem pegar nessas faixas do ponto de vista historiográfico se tiver lá essa informação é fixe ou o vosso legado se quiseres dizer assim pois é fixe para proteger em termos de direitos até não é fixe ter um easter que eu posso desvendar olha, desvendava aqui Está a desvendar? Vou ver. É. o Opus Magno que é um som que eu tenho, Sim. de 2017 ou 2018, não sei. Foi, foi exatamente esse processo que eu, que eu disse. Foi os versos são meus, a produção é do Azémiu Boemi, é do Benji, a melodia do refrão é do Benji e a letra é dos dois. Isso é o que a canto. Mas nós não acreditámos isso por. Sim. Não. Nem tens que fazer isso, não tens que fazer, não, isso, nem, nem tens que fazer isso. isso. Nem pensámos muito nisso, mas não é uma coisa que não tenho estigmas com sim, isso. Sim, sim, só que imagina, na música enquanto área de produção artística não existe tanto essa prática de acreditação do trabalho coletivo. Como nos filmes, como, percebes? No cinema, no teatro, nas artes plásticas, há toda uma acreditação de quem está envolvido na produção porque aquilo é visto como um trabalho coletivo de tal forma, até tanta gente que se que se coloca lá tudo é, mas por acaso vou dizer uma cena engraçada que aconteceu há pouco tempo então agora na, nas músicas para o festival da canção nós fizemos uma música da April Live uhum. lá na Moon House e nós fomos os únicos que acreditámos todas as pessoas fizeram parte do processo yeah. então basicamente estão lá sete pessoas na criação depois aqueles comentários tipo se era preciso sete pessoas para fazer esta música <risos> lá, lá. estás a ver e há, há, há outras pessoas que que só tem creditado um nome, uhum. mas que nós sabemos, e, e é público, estás a ver? Porque as pessoas Sim. se identificam no Instagram e etc. Uhum. Que teve mais pessoas na produção da cena. Mas eu por acaso acho que no Festival da Canção as músicas, pelo menos, não, não que eu seja um, um consumidor do Festival da Canção, mas do pouco que eu sei, normalmente aparece sempre a quem fez quem escreveu, quem produziu, quem fez isto e aquilo, pelo menos no ano passado, eu ouvi. Não faço ideia, nem sei quem que vai ao Festival da Canção mas está a dizer que eles acreditaram mesmo toda a gente que esteve no processo toda a gente e, é. não colocam, colocam só uma pessoa mas a escrever mas isso, isso é uma discussão que temos tido ultimamente porque o BNG até defende que tu estares na sala és parte do processo só estar? o Compreendo. validar, o opinar tipo é meio que uma produção tipo não sei como executiva, -me, executiva -me, sim mas, mas a pessoa faz parte do processo, mas como é que tu vais acreditar isso? Né? Tu podes acreditar só de nome, a questão é que dos créditos muitas vezes é para a distribuição de Trabalho, rendimentos futuros. não e depois quando tu acreditas é para, é para que aquilo seja -se identificado. De com, com, né? Exatamente. Se tiver tudo contratualizado, o KanyOS também já fez cenas dessas. E há gajos que só tiveram numa sala e que recebem dinheiro de, de sessões Rick Ruben de, é é. Sim, exatamente. Tipo, o discernimento do gajo vale dinheiro, estás a ver? Sim. Tipo, ele estar numa sala a dizer isto é um hit ou não é, vale dinheiro. Porque lá está, ele falha pouco. Então... não é, mas isso faz sentido. No não. teu gosto falha pouco? Eu gosto do Rick Rubens. Acho perguntar um, genuinamente acho de ele suco. tem bom gosto. Okay. Opa, é que por acaso é um discernimento eu, que eu gostava eu muito. não gosto nada do, do, do tenho imenso respeito, atenção é. pela figura, por tudo o que dizem dele acima de tudo uh, e, e por, por muito daquilo que eu sei que ele fez porque eu também obviamente não conheço tudo aquilo em que uhum. ele esteve envolvido pá, mas não consigo gostar de da generalidade das coisas que mas é valorizado dela. sim, sim, sim nessa conversa, é. há pessoas que pagam por isso então há de ter Há de ter valor para alguém. Claro. Eu vou dar início à sessão. Então. Também, eu acho que sim, eu acho, acho que, sim. que sim. Quem está aqui connosco? Porque calma, não é quem está aqui connosco? Ah, vais dizer a lenga-lenga lenga do costume. Não interessa como começa, é desinteressante quando acaba. Uma conversa que a correr bem não chegará a lado nenhum. À minha esquerda, extinto, Chico. Chico? O Chico. O Chico, o Chico, sou o Castro. O meu nome é Chico. Eu sou e o Castro. A... <risos> Não, eu sou o Chico, mas sou o Castro. <risos> Atrás da câmara. Totel género. E toda uma live ótima. É, e nunca tivemos aqui tanta gente nos é Estou-me é a sentir -me lá, mesmo sim. intimidade, uma força. Assim senhor Aplausos. meu. Então deixa-me dar continuidade, na verdade, a esta conversa com o primeiro refrão que eu ouvi teu I got potential like Quentin já yeah, foi bem o, o cartão de visita para a boa da gente para mim foi uhum. um, com que com que intenção é que escreveste isso? é uma intenção bem fraca uhum. não vou estar aqui <risos> a intelectualizar bem. então o Quentin Miller tem um som que é o potential uhum. e eu acho que o Quentin Miller é underrated certo e achei que era I got Potential, I. Quentin, se eu cuspo assim, já soube ah, depois ter parte do vendido de Exatamente. escrever para outros blá blá, blá ser pago para escrever para outros etc mas eu na altura nem escrevia para outros portanto, foi meio que foi um presságio foi, e, e também a figura dele, simbolicamente o, o pode ser um, só quanto quando tu dizes I got Potential, aí tens um pelo menos um duplo sentido consideras-te a ti tem potencial, é aquilo com que estás a identificar. Considero-me Na altura, no... consideras que tens um potencial a preencher. Uhum. Agora que lanças o teu primeiro álbum. Também então, foi aquela dica de rapper, foi é, a arrogância. Claro né? que é, mas, eu, mas eu, agora, eu, eu agora vou tentar fazer uh, uma exploração do que isso poderá ou não significar. Ok. Se Vais escavar se... fundo num refrão que não diz não assim, vou... não, porque eu Não, porque eu, eu, eu não quero saber do refrão. Okay. Eu, que, eu quero saber se tu consideras que estás a concretizar o potencial que disseste que tinhas de uma forma ainda que simbólica em 2017 acho que sim, acho que estou com um trabalho consistente e acho que estou a justificar isso e acho que hoje em dia já não acho que estou corretamente renotado e acho que o meu valor é... se bem que o cadáver também fala um bocado disso hum. de eu achar que a obra não é valorizada e que vai ser valorizado no sentido póstumo Mas não achas que isso é o que toda a gente diz? Mas a maior parte dos artistas é, diz isso, é, não é? Acha, é tipo, acha, eu acha. sou uma pessoa que quando está cá que dá valor, não é? Tipo sei bem, que eu é. também digo digo nesse som a cena do É Boa Estranho que eu estar a desconstruir isto saiu o, o genius hoje mas eu eu, eu digo na... por que eu digo também o, o epitáfio escrito acima do meu nível porque há o perigo disso por exemplo, após a morte não só ser valorizado, mas ser subvalorizado sub E há estou a perceber, exato yeah. Transgender, Transcender, se mas, que... Mas tu... E assim já não és underrated e és overrated Só porque morreste. agora? Só porque morreste claro que sim <risos> Já ouvi a extinta antes dele de morrer, pá. <risos> <risos> Só ouviste agora isso Ainda <risos> então não tens 27? Não Pronto, para-te de... para a crise <risos> <risos> o, Com que e, e, e, e com que Vamos ver Olhar é que vês uh, o público que, Não sei se consideras que é o público Que tu vai sobre ou sobrevalorizar Mas o que eu quero dizer Quando tu pensas Ok, vou receber reconhecimento ou não A título póstumo Tu queres que esse reconhecimento venha eu acho que preferia quando ele estivesse vivo, não? Já. Yeah. Era mais fixe. Mas há de sempre a ver alguma coisa que vem pós momento que tu não controles. Uhum. Portanto... Pá. Achas isso mesmo? Tipo achas que vem tipo, algo melhor depois de uma pessoa morrer, não é? Tipo, imagina, tudo daqui a 30 anos. Nem que seja aquelas pessoas... Ah, mas eu até era... Bom. Esse, esse, esse tipo de comentário, <risos> não é? Yeah. Mas ele até era uma boa pessoa. Espende da morte, meu, da pessoa. é que a pessoa morre. Com que idade é que a pessoa morre. Espende isso. Uma pessoa que um Estás a ver? Tipo, o Jeff Buckley? Rui é novo. Existe sempre aquele mito à volta do nome. Se morresse tipo, aos 70 anos, sim será que existia? Tem, tem, <risos> depende, depende da dimensão da discografia. Sim, depende. Mas não, estamos a falar de um álbum. Sim. Estás a ver? Sim. E morre, afogado, olha lá como é que foi. E depois tipo, é tudo A parte de ser afogado importa. É como importa, Importa, claro que importa. A morte <risos> da pessoa importa, eu acho que importa. Se for uma que ser trágica, claro que foi uma coisa trágica, se não foi. Sim, sim, sim, tipo, isso tem tudo a ver, se morreste tipo aos 80 anos, tipo, mano, Paulo Gonzo. Se for queria. uma morte inesperada. Imagina o Paulo Gonzo fazia o Jardim Proibido e morria, tipo, mas é. é. tipo, imagina é. suicídio, um suicídio é. do Paulo Gonzo, é. tipo, três dias depois do Jardim Proibido É, mano, tipo, o nome dele uh, era muito mais chonante que hoje em dia, quando, tenho certeza. Quando tu disseste Paulo Gonzo veio uma cabeça Paul Walker, que é a morte perfeita para dar continuidade <risos> ao Ele lugar. morreu a fazer aquilo que foi conhecido a fazer, Exatamente. Enfim, e se trocares um par dessa pessoa em vez dessa pessoa tinha morrido outra uhum. na, mesma, na mesma situação? já yeah. imagina o é se eu a meter este cenário mas pronto é um cenário hipotético não me leve a mal se em vez do Zeca Afonso tivesse morrido tipo o José Mário Branco na altura ok percebes onde é que eu quero chegar? pá eu não sei como é que eles morreram não o Zeca Afonso tinha uma doença ok pronto era uma pá foi eu não sei se era Parkinson não sei mas era uma morte que era esperado, estás a ver? Mas o que eu estou a dizer é o espólio dele não ficou melhor pá, é um artista genial, obviamente uhum. mas acho que o espólio dele não, não ultrapassou dos pares dele em parte por causa das circunstâncias da morte e por, por, pela altura em que foi sim, que é prematura, claro que sim oh, pá, mas o simbolismo do Zé Afonso para a população portuguesa é diferente Sim, vou compará com o Paul Walker. Não, não, não estou a comprar com o Paul Walker. Eu estava a pensar tu, no teu cenário hipotético do Zé Mário Branco. Estava focado nesse binómio. O, o Zé C. Afonso tem a canção da liberdade. Okay, acho, acho, um acho lindo, que é sim, difícil. Sim. Acho que é difícil de comparar isso. Por isso, mas tu me dissesse se em vez de morrer, eu não sei quando é que o Zé morreu o... Mas se tivesse morrido, a Amália Rodrigues. Sabes? Okay. uma artista que também que, que tinha tido o seu apogeu e ainda era muito respeitada yeah. mas a Mal envelheceu sempre muito bem consideras? <risos> eu não sei, não faço ideia e, Pá, e sempre, sempre se sentiu bem a presença dela no... e era, era engraçada a forma tipo aberta com que ela lidava com o assunto de um dia ir morrer não sei se já viram, tipo, não, não, tipo não, não. ela em entrevistas a dizer: Pá, no, no dia em que eu morrer, quero que esteja toda a gente a chorar, quero que toda a gente chore. E era uma pessoa que falava abertamente. E uhum. quero, e por acaso, grande ironia, ela ter morrido em, no sono, toda Porque era um desejo dela. Ela, ela disse isso numa entrevista: okay. Que queria morrer em paz, Tipo, não queria notar que estava a celibato. Mas isso é uma, tipo, imagina, uma pessoa que morra à noite na cama, pode não ser durante o sono. Já pensaste nisso? já yeah. Estava a pensar em quando dizia isto. <risos> <risos> a estar na cama a acordar e morreres. Não é? yeah. E tu sofreres durante aqueles segundos finais. Mas, mas queremos acreditar na ficção? Sim, sim. Só estou a dizer que não é necessariamente... Ninguém sabe, não é? Só ela. Só ela, ela que sabe. Mas, por exemplo, se o Zé Afonso morresse em 74, no dia da Revolução, Eia mano. Tá Imagina. percebes o tipo o busto que era, o busto nem precisa estás a ver? mas tipo era o, era ainda mais mítico que é, que é hoje em dia. Pois. Era o mártir. Era o mártir, exato. É, é, a é, com a é, música é, da é, liberdade, é, né é? que é, é, a entrar em Lisboa com o Zeca Afonso a tocar e ele a morrer era... era. Mano, espera uma semana bro <risos> não morra já. <risos> Não pode ser hoje, mano. Mas um, sem querer incomodar-te para falar do teu projeto, okay. posso falar um bocadinho? Podes, sim. Só para se abrir. me permitires. O que é que precisas? Só para abrir. Ah. O... Aquilo, eu, eu, eu estava a perguntar-te a propósito do potencial e do legado. Porque isso pode ser eu a intelectualizar demasiadas coisas, que é uma tendência que eu tenho. Uhum. Porque eu vejo em ti um, um olhar de processo, tanto na, na forma, na, na tua escrita, em termos artísticos, como na forma como te expressas sobre o teu trabalho. Uma visão de processo. Um, tu falavas sobre este álbum, sobre a ideia de adicionar conceito. Numa entrevista que, que deste recentemente, utilizaste a expressão adicionar conceito. Porque constróis paulatinamente e com as escalas temporais diferentes, imagino eu, interpreto-o daí. E vais colocando ideias sobre ideias e há é um processo que dá isso, não? Uma ideia que depois é decantada, como algumas pessoas fazem. Percebes o que eu quero dizer? E yeah, há, porque depois há, há narrativas que surgem um, inconscientemente, uhum. tipo a cena da latência, depois há pessoas que dizem, até faz sentido, não sei o que, tens demorado este tempo a fazer isto e agora tens demorado o tempo. Há coisas que depois acontecem que eu, não, que eu não as vou negar enquanto conceito porque até podem ser coisas que tu não, não premeditadas, que tu não pensaste que ia que acontecer, mas que podem enriquecer a, a narrativa da, da cena. Ok. E qual é, qual é que é a tua preocupação com uma, com uma coerência? conceptual No caso de de adicionar conceito entre as coisas que vais adicionando e basicamente fechaste um bloco, imagine, ao longo do, deste processo. Tu, tu fazes algumas músicas, fechas o bloco uh -huh. e depois vais adicionando conceito. E até, e até tens uma coisa muito engraçada, desculpa, só para Não. ilustrar o exemplo que quero dar. Que tu referes, em algumas músicas, a, a receção do público de outras músicas que saíram no mesmo álbum. Uhum. Ah, tipo, se, se as pessoas constroem um álbum todo de enfiada as referências internas que vão ter vão ser meramente conceptuais e não já de recessão que a outra música teve tens um, já não sei em qual música tens uma referência ao marfim à forma como as pessoas lidaram okay. ah, agora não tenho presente nem eu sou mas eu, eu daqui a um bocado lembrar-me aí, percebes? e portanto eu, eu acho muito engraçada essa visão de processo estou a tentar lembrar-me também numa faixa, Uma barra de uma faixa. Sim, sim, sim. Fogo. Estás ah, não. E, e tens uma mais evidente que é o Android nos fones. Nos ah, iPhones. Ah, pois é. Essa é mais evidente. A do Marfim até existe. A do Marfim se calhar. Não sei se não estás a confundir com a referência ao B fachada. Não sei. Que no, imagina, no diabo eu digo essa do e a malta para os Android nos, nos iPhones. iPhones. Exatamente. E também digo. Hum, a cena da Laxivia de Talher e o ainda, fugir dessa fachada ainda te falta seres mulher ah. a referência ao B fachada sim, mas não... e no Marfim tenho também a referência ao B fachada mas cá não é isso que estás a... não não foi isso não, não foi Fogo. isso Fogo. então não me lembro se, se eu me lembrar é dito. mas okay. entendo-se o que eu quero dizer em termos de processo sim, e, sim, de, e de mas, mas lá está isso também também contam uma beca o processo que foi fazer este álbum porque foi o gap entre as, entre, entre as músicas que originaram isso por exemplo o Android saiu em 2021 e eu estou a lançar o álbum em 2023 então é normal que já tenham referências pá, referências de, de, das músicas e, do, e relativas ao lançamento das músicas o Marfim tem vai fazer três anos em maio, março não, março Abril, Maio, foi nesse, no meio dos três meses. E pá, quando eu lancei o Marfim não estava à espera de que fosse o primeiro single de um álbum, Sim. Um, por isso é que eu digo que fui adicionando conceito, porque lancei o Marfim, lancei o Eden e o Android completamente descomprometidos uns dos outros. E depois, quando quis, quando quis um, compilar as restantes faixas que tinha feito na quarentena, achei por bem incluí-los no projeto porque pá, porque achava que fazia sentido só não me fez tanto sentido, conceptualmente fez-me bem sentido, só não me fez tanto sentido se calhar esteticamente eu reconheço que são faixas que pá o até deu um remaster nas faixas e etc, mas eu, eu reconheço que esteticamente se calhar as, as malhas estão noutro universo uhum. de, das restantes, até porque Inevitavelmente evolu evoluímos ao longo desses, destes dois anos e por isso é que eu digo que foi um, foi um livro que começou do, do meio, tipo e um livro que começou do meio? Já, yeah, porque só o... eu gostei de um livro porque eu já tinha, as já, tinha, uh, já tinha capítulos disso escritos antes. De sequer ter uma introdução a esses capítulos, percebes? Mas não é um álbum que viva boé de uma narrativa, certo? Sim, isso também yeah. é evidente. Mas yeah. eu preocupava eu perguntava-te sobre a coerência porque parece que a Catrina, na minha leitura do álbum, é o, o, o L, o L de ligação, passando o Pleonasmo em oh. termos conceituais, que, que crias quase como uma origem para mim. Daquilo que são os, os sentimentos que vais expondo yeah, ao e foi criado, texto. Foi criado, pelo menos o verso, foi criado posteriormente. Foi uma das últimas coisas, uma das últimas coisas que eu escrevi. E tu sabias que eu ia inaugurar que, o álbum? Yeah, eu sabia oh, yeah. que tinha que o introduzir certo. da forma certa. Para perceberem estas referências, caso ainda não tenham ouvido, podem ouvir o álbum do Extinto Latência. É. Temos aí um patrocinador, peraí, deixa-me interromper agora que, que fizeste a referência. Anda cá, anda cá, anda cá. O, o barão de Gondomar. Never fold clothing. É piso. É piso? Nem sei. Eu estou a gozar, mas ainda nem vi. Temos que apoiar o nosso amigo Cien. Um gondomarense de gema. Exatamente. Um dos mais promissores gondomarenses Start out de Cien. Se não o mais promissor. Se não o mais, concordo. Cá está. Caso, não, caso estejam apenas a ouvir esta versão do podcast, confiram. E deixar no claro que eu quero só elogiar aqui o Cian, lá à parte, porque ele achava que o que havia não é. Pá. É um m para TFK, é o Cienzo. Eu trouxe mesmo. Eu o ego do Castro durante, durante tipo um mês. Mesmo. E diz uma coisa, bro. Te lançaste o álbum esta semana, né? Semana que passa, esta semana aqui. A citação está a ser como estavas a achar que ia ser. Não está a ser. Porque imagina, uh. eu penso sempre se fosse eu a lançar uma merda assim que investisse tanto tempo eu por a borrar-me -se, uma semana antes estava-me a borrar yeah. é certinho estás a ver As coisas, eu conheço-me conheço, e depois se calhar nunca ficava tipo à espera de, de boas coisas estás a ver ou tava sempre a, ficava sempre à sempre daquilo que eu ou se calhar podia ultrapassar o que eu estava à espera mas ficava sempre já vou que podia tendo, ficar melhor estás a ver yeah. eu comecei que sou <coughs> furbué por antecipação já tenho mecanismos de defesa e tento mentalizar-me como me estou um bocado a cagar Pô, mas estás mesmo sim. a cagar? Não, não estou. <risos> Como é que tu dizes? Eu da uma... ansiedade, mas mentalmente me estou a cagar. Sim, sim. Porque, porque é a melhor forma que eu tenho de lidar com as coisas, mano. É tipo... Já para concertos parece que é a mesma coisa. Parece que tenho que vestir uma persona uhum. para não estar tão... E resulta, portanto. É tipo... Tentar nos concertos para mim foi mais difícil do que a cena de lançar música. Se bem que agora para a latência estava bastante, estava bastante ansioso por serem várias faixas por, por ter a cena da apresentação a ser preparada por ter a mesma cena da, da pressa foi um bocado diferente do que eu estou habituado tipo, desta vez senti que estava mesmo a fazer estava mesmo a criar uma, uma rampazinha para depois lançar as de gentes podcast nacionais uh, pá, fomos submetendo <risos> fomos submetendo algum e algumas algumas uh, alguns órgãos de comunicação social e quem quis uh, divulgar divulgou e recebi da gente no estúdio para ouvir um projeto meu que é uma cena que nunca tinha feito mas foi uma cena que me deu o gosto de fazer E tu veres que... a reação deles, não é? Ouvir a tu, aquilo que estás a fazer e yeah, Ter o feedback instantâneo é sempre... Pá, dá, dá para ter uma ideia mais clara das, das coisas um, mas, mas tem piada porque é um álbum que não é unânimo, tipo ninguém me diz que não, não há uma faixa que é a favorita, percebes? Uh -huh. Acho que se tivesse, se tivesse que escolher uma que a malta tem dado mais feedback o Katrina, yeah. mas não, é, não era unânime. a malta ia ao estúdio, eu pensava que ia dali tirar uma ideia de será que ainda posso fazer um segundo videoclipe para uma faixa que as pessoas gostem mais, mas não nem consegui tirar a conclusão nenhuma que tipo, as respostas eram sempre de e... bem, agora estava numa linha de pensamento interessante entretanto mas sim, é isso tipo, senti que as coisas estavam a ser preparadas de forma diferente mais e, profissionalismo e... Mais... Yeah. isso tira-te um bocado de pressão porque sabes que estás a fazer a coisa certa, mas mete pressão porque sabes que estás a abolir tipo, estás, a, estás a meter bem empenho e depois pode não correr como tu esperas, ou... mas é. Minha... Mas tipo, mais profissionalismo não, não, eu não estou não a falar a nível de, de, de, de, de, de, de, de, na parte da criação, estás a ver? Mais uhum. na parte depois de está feito e, e expor às pessoas, ou mesmo na parte tipo, da criação, mais, mais profissionalismo da tua parte, dedicares mais tempo. Imagina, se nós damos upgrades com o tempo, vai-se tornando mais profissional. E, as coisas foram feitas criativamente, foram feitas à nossa maneira, como costumamos sempre fazer. Só que inevitavelmente as pessoas que, que produzem que produzem comigo, que trabalham comigo, vão evoluindo, então as coisas tornam-se mais profissionais. E este foi sem dúvida o produto mais pá, que eu acho mais aprazível de ouvir que eu já lancei. E nota-se o cunho da, da Moonhouse e pronto, também nunca tinha. Nunca tinha lançado uma faixa em nome próprio, produzida pelo Lune, por exemplo, que é uma pessoa que tem sido importante nos últimos tempos. Uh, e pronto, e, e, mas... digo, se calhar o que eu notei mais profissionalismo é a tal cena da imprensa, porque foi uma cena que eu nunca... por exemplo, eu nunca... Ne, ne, desta vez fomos abordar as pessoas e falar-lhes do álbum e estão interessados em em divulgar através das vossas plataformas este álbum. E eu até aqui era só... Lançava para a rua e quem quisesse pegava. Ver. E pegou muita gente. E p... foi sorte muita gente pegar. Ver. Sorte? Sorte pois. O que é que é sorte? Sabes, <risos> eu vou dizer uma coisa muito curiosa. Não é, não é curiosa, né? mas é um pequeno... A primeira vez que eu tive contato contigo, tirando ao vivo, não é? que foi aqui, foi... Hum, eu, eu fiz questão de não te ouvir. Eu ouvir a tua música por causa dele que ele estava a me foder a cabeça muito, e olhou este gajo, este gajo, o pai de Chico. Um estás a revelar <risos> os meus truques Estás a ver, eu o Chico, não, não estou, tive uma apetência, só por causa que ele me teve a impingir, estás a ver, tantas e eu, vezes. E eu, depois, depois... Por acaso nunca pensei nisso, mas essa cena de... Não sei, imagina um amigo teu, estás a ver que te... E eu portei que descobrir isto uma vez, descobrir isto duas vezes, e tu, opa, ainda não... Yeah, a ver um eu filme, nunca tinha pensado que isso ver pode uma ser uma boicote. Ah, yeah, <risos> normalmente é tipo, fico feliz que a malta partilha. Mas pode ser boicote, yeah. se fosse um gajo chato, oh, pai, Não é bem chato, <risos> é tipo Game of Thrones. Eu comecei <risos> a ver Game of Thrones na sexta <risos> season, estás a ver? E a dar um é, tipo é, seis claro. seasons a fazer a paciência, eu, pró, não quero. Eu, mas eu isso, olho isso olho. também era é pressão social. Mas é a pressão dele que, tipo, não inter... Eu, eu é sou, é sou pessoa... muito chato. Mano, <risos> só estima, imagina, eu não não sou Game of Thrones, mas isso é tipo um amigo teu perto de ti, tipo, ser mais um bocado-te, não impingir mas tipo querer que tu ouças ou vejas uma coisa mais um bocadinho acima da média. Percebo, eu é. tipo, não, não quero. É Só claro. para também tipo, ficar ele meio incomodado, estás a ver? Então foi Man, tipo dois, três meses eu, assim. e eu, eu nas coisas que gosto e valorizo, ganho assim uma pequena obsessão. Em 2019, 2018-2019 era The Wire, que eu impingia a toda a gente e ainda hoje impinjo de forma um pouco e mais subtil. Eu também tenho cenas assim. Um, mas também tive uma fase em que te impingia dessa maneira porque é verdade, agora sacaste o meu trunfo sacaste o meu trunfo, eu vou ter agora que deitar aqui o coração João Paulo que é, um, não pá, que valorizei imenso e uh, todo, todo, todo o que estavas a fazer Sim. até à data, 2019 para aí quando lançaste o Vento na, na Cabal ou seja, um, eu insistia muito Pá, porque achava que Tinhas as características Para pessoas como o Castro Para outras pessoas que nós conhecemos Que valorizam um estilo de escrita Mais cuidado, mais embrincado Se calhar hoje menos, mas historicamente Valorizam, não é? Uhum. O Castro e eu crescemos a ouvir dia dilema Também eu? Pois, é. naturalmente a escola é a mesma mas que, mas que tinhas uma flexibilidade Para estéticas e sonoridades diferentes E que tinhas versatilidade dentro das mesmas Isso é a boa influência de... Lá está dos meus colegas. Certo. Entendi. Eu dou muita produção a quem sabe. Yeah. E basta-me ser. Basta eu gostar para, para me aventurar nessa loja. Sabes? Existiria um instinto sem esse pessoal? Sem o Benji Price? Sem o Billy Verdasca? Existiria, mas não tinha, mas não tinha os strides que tem agora. Existiria porque, porque há uma. Há, uma, há um, um impulso que me, que me leva a fazer isto, estás a ver? Mas preciso de. Era o que eu estava a dizer, não é um One Man Show. Preciso da malta à minha volta para aprimorar e para lapidar um diamante em bruto. Mas que isto é, é que, tipo, imagens, ok, obviamente que tu, como, como músico, não né? Se não fosse a música, era o quê? para pôr ah. essa a tua veia, não é? tem aqui uma veia, um, um impulso Sim, tenho precisa... uma necessidade óbvia de me expressar yeah. Mas não, não sei no que seria. Se calhar um podcast. Por hum, exemplo. Não te conselho <risos> Vocês também começaram isso porque têm coisas para dizer. Ah, bra... sim. Sim. Sim, sim. Sim. Ou gostam de expor. É necessariamente, sim. Pá, a sim. minha escrita é um bocado isso. É tipo... Desabaves que eu meto numa folha e tenho a necessidade de dar luz ao mundo não, faz, bem, faz não sentido faz sentido. porque acho que há muita gente que tem isso dentro delas, estás a ver? Pessoas até próximas de mim que, que não tem tipo, parece que <risos> imagina, tem a vontade de não é vontade, têm, muitas das vezes é mais necessidade do que vontade, estás a ver? e pá, parece que há tipo uma algo que prende, estás a ver. Estás o que eu estou a dizer? Sim, sim. Se calhar também tiveste isso no início. Percebo. Miúfa, né? não, eu, eu miúfa. Conheço... não é? Miúfa. Não é miúfa, <risos> não, é, não é miúfa. Às, porque... são, às vezes são circunstâncias da vida, só. Eu, eu vejo, olha, por exemplo, o Zé está ali, é médico e agora, pá. É sabe. médico, mas cheio de medicina, quando estava a ouvir a conversa. Saiu, <risos> não é? Não, ainda não sei Já saís? Está a ponderar, está a ponderar. Ah, Tá. Tá. Oh, já conhece 70 mais 70 tu amigo que tu. Porque, porque, porque, porque quero desculpa fazer música. A... Porque, porque quero fazer música. Estás a ver? Eu acho que é, se a pessoa tem essa propensão para se soltar ou para fazer... Pá, vai haver uma, uma altura da vida que naturalmente vai, vai libertar-se. É. Só que há, há pessoas que estão... Pá, eu tenho tem a bolha a Pronto, é e até a bolha de... é mas bolha a reventar, ou seja, não sei se dá, dá para ouvir, mas quiseres aí, podes falar aí, bro. Força. Bolha a reventar em que aspecto? Pá, eu, até, eu acho que é até o momento em que tu, tu tens coisas que estão guardadas e tu tens a necessidade de se expressar e acabas por querer expressá-las, digo eu. Hum. Sim, já. Yeah. Ele sempre foi um, mas... um gajo beija criativo, sempre tem formação de guitarra e Sim. etc. Tu teórico? E... Ah, desculpa -se. Não, não, não dá para tu teoricamente é podes expressá-las sem ter que despender tanto tempo quanto isso, não é? Ou queres não aprimorar. Tanto tempo. Imagina, tu podes ter, tu, depende do tempo que tu vais dedicar à expressão do que é que tenhas a dizer. Yeah. Pensamentos, ideias, emoções. Uh, tipo, tu, tu se decides alterar, alterar o teu rumo de carreira, vamos por assim, é porque sentes que és despender mais tempo a fazer isso, é isso? Yeah. Ok. Eu acho que é por tipo Há momentos em que tu queres só Sentes que Tipo, podes fazer só parte do teu dia Relacionado com aquilo Mas no meu caso, eu sinto é que é tipo é uma coisa tão grande Que tu queres uhum. Não consegues estar tanto tempo Noutra parte, okay. diria talvez por implodir E estavas a dizer que isso é inevitável Para quem tem essa propensão Para quem tem essa propensão, acho que, acho que sim Quer dizer, há pessoas que se aguentam Uma vida inteira uhum. sem fazer o que realmente gostam Pois, eu acho que também é uma possibilidade. Mas será que, que... Assim, mas, mas, mas será que, tipo <risos> imagina, será que podes gostar de uma coisa, estás a ver? Mas há uma diferença entre tu gostares, obrigado, e teres tipo uma, a necessidade de fazer algo, estás a ver? Nem seja só para ti, tu não tens que obrigatoriamente expor, pode sim, sim, sim. ser só para ti, sendo que acho que muita, muita, muitas das coisas muito, muito do, do eu acho isto eu acho que o, a parte dos artistas estás a ver pá, tem um ego é, é quase como aquele bebé que dá numa festa que está sempre a chorar estás a ver? Eu é um artista criança. percebes? É, está sempre é. a chorar a bebé que está sempre a chorar numa festa de anos é um bebé que está a chorar estás a ver? Eu acho que as pessoas que têm mais essa, essa inclinação para a arte estás a ver? e para criar coisas têm muito isso dentro delas que é ok isto é só para mim que eu estou a fazer mas em última instância vai ser para os outros me... Não é validar, mas consumir aquilo que eu faço. Sentiste-se incompreendido. Te... Achas -se isso? Acho que sim, uh, mas, mas... deixa-me pensar. Acho que é muito sentir-se incompreendido porque as pessoas à tua volta não, não... sei lá, às vezes tu também te Muita, muitas vezes é boicotares teu ti próprio, é a autossabotagem. Que por exemplo, estás a falar no exemplo de a pessoa nem faz para divulgar, mas sente-se injustiçada de certa forma porque, porque a cena não cola nos outros, não é? Yeah. Mas, mas pessoa, lá está, se a pessoa divulga é porque quer ter público. Pois, eu sempre, eu sempre achei isso, eu, eu, eu sempre disse que eu prefiro ser tipo um gajo completamente overrated do que um gajo completamente underrated. Estás a ver? Eu não quero ser tipo a pessoa que toda a gente me diz, tipo ah, foda-se, mas sempre tens bem bom é potencial, não sei o que é que as pessoas não gostam. Would you anda be underpaid overrated? Exato. <risos> não, prefiro, eu tenho esta coisa, que foda-se, então, sou fácil Suffering from success. <risos> Exato. <risos> Com o anel do maldito, desgraça. Não é, tenho essa... Eu, pá, eu, eu, um... Olha, que troquei por um refrão, de maldito. Fiz um refrão, ele deu-me um anel. Foi, fizeste isso? É. Ok. Não é rapper que eu lutei. Agora só tenho 83 cêntimos de conta. Está é, sempre teso o gajo. Está sempre pingando das festas. É uma coisa que eu não percebo <risos> pingando das jantares. Charoto Maurito. Mas, por exemplo, estávamos a, a falar. Estava-me a lembrar de uma coisa que eu não queria deixar suspenso. Que era: estavas a falar que nem sempre as pessoas que têm propensão para criar uhum. e, saem da bolha mas isso não estará também associado ao ambiente em que as pessoas estão incluídas, Associação por exemplo, eu quero... a, toda uma, a toda uma história de vida, sim. Yeah. Por exemplo, ambiente, eu quero acreditar também. que o facto de ele ser meu amigo também influenciou ele, ele acreditar não devido, sim. Yeah. Por exemplo, eu, houve uma, uma altura que foi bué, um, que foi um trigger gigante na minha cabeça foi uma vez, estava num podcast de Rádio com o T-Rex e com o Sir Scratch e perguntaram ao T-Rex se ele tinha plano B, primeiro perguntaram-me a mim tens uhum. plano B, pois... pois eu sei que a música, blá blá não é, lenga lenga do costume e sim, tenho que tirar um curso blá blá, pronto e a resposta do Rex marcou-me de uma forma tipo, ele disse, pá, o meu plano A é música o plano B é música, o plano C é música se o plano C não der, o plano D é música e eu tipo Mano, é assim que tem que ser o um mindset, bro. Tem que ser tipo. Se eu quero fazer disto de música, eu já. disto vida, e já assumi que quero fazer disto de vida, tem que ser workaholic. A, a este ponto. Tipo, a minha vida tem que ser estúdio. Percebes? Tipo, eu, eu aproveitei que vim ao Porto, por acaso vim ao Porto para ver o Morante, <risos> e na festa do Night e do Jornal. Mas eu aproveitei logo para. Imagina, não considero que isto seja trabalho, mas. É uma consequência do meu trabalho estar aqui com vocês. Certo. Vim trabalhar, por exemplo, com o Lil Nun. E só, pá, não, não vou estar aqui muitos dias, vou também aproveitar com, com a malta com que vim. Mas eu aproveito sempre para porque isto a minha vida é fazer música e é pá, e conhecer mais pessoas, ir a estúdios de outras pessoas que vão influenciar a minha música e pá, quem sabe, qual, tipo, quem sabe se não venho ao estúdio do Lil Nun. E venho descobrir-me descobrir o caminho para o próximo álbum, para um projeto, uhum. ou para... então eu prezo muito essa, essa, essa, pá, essa socializar com as pessoas, com os meus pares, com os meus colegas de profissão já assumi que é profissão e, hum, e é assim que eu levo a minha vida agora. É, tudo é música, percebes? Uhum. É Anda-me logo. <risos> não, não, mas acho que é um monólogo é um monólogo importante uh, e tu quando quando procuras essas, uh, vá tu não consideras trabalho mas, mas, encar mas é uma atividade que no fundo acaba por ser profissional não é? tu encaras isso como situações em que colocas uh, desconfortável percebes o que eu quero dizer? ou seja, para te inspirar procuras um ambiente diferente, um estúdio diferente, uma cidade diferente, de um contexto ainda que possa estar super divertido. Yeah, eu já não faço muita pressão sobre mim. É, uhum. Imagina, se eu hoje estiver uma tarde no estúdio do beir por exemplo, venho ao Porto, venho ao estúdio do Beiro, estou lá uma tarde, se não sair nada, eu não, não fico preocupado. Já tirei um bocado essa pressão sobre mim, mas já foi uma cena que eu tive. E até estava a falar hoje em tarde de... ter, ter que me habituar de obriga a abolir em estúdios alheios porque sinto que é lá que pode surgir... Porque muitas vezes eu, eu inibia-me. Do tipo, estou num estúdio de alguém... aí está aqui uma melodia mesmo fixe, mano. Mas estou com ansiedade, não me apetece ir ao mic, tipo, estar lá a, can, a, canta, a cantarolar Ou a desafinar, ou whatever, pra, só para ficar com uma ideia. Então, só que agora eu prezo bem esse impulso, o primeiro impulso. A primeira melodia que me vem à cabeça Mano, posso ir ao mic e gravar isto? Então... Também foi, foi um desconforto que eu aprendi a ultrapassar e hoje em dia já nem é desconforto. É tipo, pá, estamos aqui todos para o mesmo. Eles sabem que este processo é assim que é feito. Não é segredo nenhum, então... Ah, estás a cagar para o erro, na é, realidade. Não, é? yeah, não me vou inibir. Mas porquê é que antes tu não te inibias, tipo, no sentido de... Até que, imagine, Por se ansiedade, é Eu, eu percebo, só que tu não sentiste tão confortável, estás a ver, mas não te inibias também a ti próprio. Percebes? De não fazer isto, ou não pensar em escrever isto, ou aquilo. Nunca pensaste, tipo, eu não vou fazer isto porque lá está, é, é goofy, é desconfortável, não faz sentido. Uh, nos... Mesmo sendo sozinho? No teu lugar, ah, no... sozinho não, sozinho Mesmo sendo não, sozinho, sozinho, nunca aconteceu não, isso? Não. Ah, ok Sozinho sou muito desinibido. <risos> não, mas podia ser, porque tipo, imagina, tu seres tão consciente do que é que estás a fazer. Do que é que, do que, é que podes vir a fazer e ser, tipo na tua cabeça, ser Ridículo. estúpido antes de sequer estar okay. materializado, estás a ver? Nunca, nunca ou, é, ou só é mesmo assim quando estás com outras pessoas ou outro ambiente que não, que não seja tipo o teu ambiente? Sozinho não, sozinho não. Era, era mais, os ambientes que me deixavam mais uh, desconfortável, talvez fossem quando, conheces, quando conheço pessoas do meu meio, que eu já conhecia há muito tempo, mas conheci pela primeira vez presencialmente e agora estou com elas no estúdio delas e a fazer música e às vezes até era tipo o agarrar da oportunidade, do tipo, estou no estúdio com este mano, adoro a música deste... Pro, tipo, quer fazer uma música com esta pessoa, adoro a produção de, desta pessoa, quer fazer uma música aqui. Pá, mas eu... Sei lá, depois... Eu agora, eu agora não... é, lá só, é o que estavas a dizer, não tenho medo do erro, vou só, e a ver, e não, Pá, não tenho que... O que eu faço não é, imagina, também não é meter-me todo no, no estúdio de alguém <risos> e para o Mike, Sim. estás a ver, não é Imagino como que o meu processo era esse não respeito o processo like that mas tipo mas acho agora acho importante só cagar e andar e fazer certo. não parece ter uma fórmula pelo que estás a descrever parece ser mais instintivo ou seja, é sempre, é sempre um instintivo um processo porque eu orgânico. Prezo, bem, prezo bem isso e são sempre as coisas mais bonitas tu, que eu faço eu dizias acho que gostas da primeira ideia uhum. e, mas que também aceitas falhar ou seja, tu podes gostar da primeira ideia tu vais fazer alguma coisa com ela mas podes ouvi-la mais tarde e reconhecer olha, aqui está uma falha, não vou ah, seguir sim, com esta limar, ideia limar, limar acontece ou seja, tu, tu ages no teu primeiro impulso mas depois tens a o discernimento de editar corrigir não vai ok. se bem que não sou o gajo que faz isso muitas vezes por hum. exemplo, o Benji se tiver esta semana Imagina, hoje saca um som, tem só umas melodias, blá blá, amanhã escreve a letra. Manda uma letra, mano, o que é que achas Eu não sei o quê, acho que isto está fixe, blá blá. No dia a seguir já manda outra letra completamente diferente, mas exatamente nas mesmas melodias. Isto aconteceu, o processo dele fazer o álbum, o ígneo, isto aconteceu com, isto aconteceu tantas vezes, em tantas faixas, que eu, a dar backs às vezes a dar backs nos lives, enganava-me porque fazia a versão anterior da letra, <risos> que já ouvi tantas vezes, não. estás a ver? Se é perfeccionista... Já, yeah, mas, yeah, mas o Benji, o Benji, é, é, isso, o Benji é bem metódico. E eu não sou tanto. Eu, tipo... Eu, lá está, eu preso bem a primeira cena e a primeira cena que escrevo. E às vezes nem, nem... Até porque é um exercício que eu não gosto de fazer, voltar atrás... Retificar agora esta barra, não sei que seja mesmo um erro, mesmo uhum. glamouroso, que eu tenha mesmo que trocar, mas não. Normalmente respeito só o que fiz, certo? Yeah. E... e pronto, não sei que seja uma. Se estivermos a falar de captação, está mal captado, blá oh blá, isso tem que ser. Mas é, mas é por isso bem. que a combinação entre ti e o Benji funciona muito bem, parece-me, enquanto ouvinte. Pois, imagina, o Eden surgiu um bocado assim, foi um refrão que ele tinha há mil anos e. Ah, bater crânio, ah, isto não está bem escrito tem que ser escrito de outra forma isto... já estive a bater crânio várias vezes nisto, não consigo fazer nada disto mano, vamos sentar tal. depois eu tenho que ter o isto está fixe, confia mas eu também, eu também tenho isso às vezes. Não, isso é normal meu. acho que é normal, perfeitamente normal yeah, porque há um, há um, há... sobretudo se é de alguém ou se, estás... se é alguém que faz parte do teu processo criativo né? Sim, é tipo uma yeah. dupla, né, ali, naquele momento em específico e até porque, boas vezes, perdes o discernimento e precisas de terceiros para avaliar. Mas tu imagina, pedes é sempre ajuda a terceiros. Imagina, tens o. Né, tu fazes. Pessoal que está do, do tom aí. No, no género musical de hip hop, estás a ver? Ou procuras tipo saber opiniões de alguém que está-se a cagar, pá, nunca ouviu o rap na vida. Ou vais sempre procurar aquela opinião, ou aquelas opiniões específicas de pessoas que estão mais informadas. Pá, eu tenho um o meu círculo, estás a ver? Hum. E o meu círculo é, são as pessoas que estão habituadas a lidar comigo, são pessoas. Que Ouvem a minha música, inevitavelmente ouvem músicas de um género semelhante, uh, mas tenho, tenho pessoas que não fazem música a quem eu mando as minhas músicas para, para perceber também. Não acho que isso seja uma, um julgamento, não, não quero que, quer dizer que eu esteja à espera de um, de um julgamento que seja de um público mais generalista, porque sei que não o são, mas conta esse discernimento de quem está de fora percebes, porque às vezes não sei, se eu mandar um som ao aluno ele vai ser da técnico mas vai, vai estar a cagar para a letra ele vai dizer, esta melodia é bonita uhum. ele nem quer saber o que é que eu estou ali a dizer porque não, o que lhe apraza é a melodia é os drums é o beat em si ele vai ser muito técnico na, na produção aqui fazia esta não sei que, aqui metia de outra forma de entrada para o refrão, blá blá mas depois, se calhar, manda pessoas que só vão dizer: Mano, o que é que queres dizer com esta barra aqui? Tipo, isto está bem escrito, não sei o que. Então, pá, vou ir buscando a vários sítios. Mas eu sou é, Sou é, necessito, é da aprovação. Eu, eu, quando acabo de fazer um som, lanço, manda boa gente. Tipo, quando acabaste de o fazer? Acabar. De não acabar, mas tipo, grava uma, uma demo okay. de um refrão, por exemplo. É o, que é final, é o final, final, ponto final, final, JPE. <risos> é, é, yes. Não, mas ele agora falou de refrão, isso é que eu estava a perguntar. É que pode haver aí várias fases em que tu mandas qualquer coisa. Sei-me que sai de estúdio o que eu fiz, eu mando às pessoas. Ok. okay. Yeah. Isso já Quando é um acabei acabei mais a do a que a o sessão. final. Tu <risos> compreendes. Oh, bro, tu como artista, estás a ver? É, é fodido, não é? A música pode não dar. Tens algum plano B? Quando <risos> plano A é música, plano B é música, quando plano C é música, se o plano C não der, o D é música mas, o mas imagina, pá, tu como, olha vou te dizer, foi uma, pá, eu, eu curto bem o Sam, estás a ver? e foi uma merda que quando ele foi ao um podcast que, pá, não falaram muito sobre isso, que era o que é que o Sam, neste caso Sou X. Uh, além da música, que tipo de livros que lia? Música? Que vi, música. Uh, filmes que via? Sa Sim. Algo que, fora a música que existem interesses a nível cultural, digamos assim? Tu tens isso? Alguma coisa que. O Sam é, é filmaholic. Pois, por isso mesmo, estás a ver? É que eu gostava que lhes dessem essa eu pergunta, boy, bro. Eu acredito que ele ainda vai realizar um filme alguns na carreira dele, eu acho. Mas e tu? Eu. Um... Olha, eu gostava de... Estás a perguntar, interesse ou o que é que... Não, há interesse que tu gostes, tipo, além... De... Porque imagina, a música não é uma vertente. Mas uhum. outras vertentes... Escrever um livro. Gostas certo de ler? Ponto. Certo ponto. Certo. Eu já tentei começar, na verdade. Já tentei também compilar... Só que eu acho que a minha, a minha escrita... Mas começar a meio como me fizeste na música. <risos> <Yeah>. <risos> já, já pensei compilar, tipo, trechos de escrita. Mas eu acho que a minha escrita é boa musical. Uhum. Hum. e que só lida, falta-lhe sempre alguma coisa, percebes? Tipo, se eu der, se eu der uma à minha mãe para ler aquilo que eu escrevi Mãe, mas não percebeste que estas duas palavras aqui, estas três sílabas fazem uma palavra de baixo é. tá... Então, pronto, ainda há muita coisa a aprimorar, mas tenho 25 anos, posso até o fim da minha vida Espero eu não seja amanhã, assim <risos> Ainda posso escrever livros E para nós era bom se fosse amanhã Para nós, para nós no sentido, eu estou, pronto, vamos fazer aqui um time out No sentido de, voltar ao início da conversa Olha, para eu nós explicar a yeah, yeah, yeah, yeah. Era bom, fogo yeah. eu espero que não, extinto espero que não Uh... também espero que a minha última aparição não seja nesse podcast mas é um bom a sítio a cadeira é confortável ao menos espero. eu até é. estava com eu vou dizer uma cena estava com pressão para vir aqui porque eu acho que vocês são pessoas bem interessantes e eu ouço o vosso podcast por causa Se do vai... piflas não é por causa do piflas já ouvi só que no meu universo, as pessoas à minha volta, eu, eu acho sempre que as pessoas à minha volta são tão. as pessoas com quem eu me rodei são tão interessantes que eu, eu, eu já aprendi mais a ser. não obs observador e tipo. já aprendi mais a ouvir do que propriamente a falar. Estás a ver? E eu acho que. Um, eu acho sempre que as pessoas. eu vou aprender mais com as pessoas do que elas vão aprender comigo. Eu acho, eu acho que. foda-se, é um grande acharado. Esse senhor, é, é, senhor é, é tu. Tu. E eu acho que vocês no vosso podcast falam coisas bem interessantes e eu estava bem aí foda-se agora vou aparecer na nave aqui ao pé de Deus. não sei não, mano é, mas isso é não. só estava aqui sim Estou sim sim e obrigado por, por obrigado por te abris dessa forma voltamos a abrir o consultório não porque olha vou -te ser sincero esta semana ainda estamos a falar sobre isso que é yeah. um gajo quando se vê estávamos a falar estava a dizer bro isto é um podcast tipo pá é, eu acho que todas as pessoas deviam nem era um podcast, mas tipo, é tipo um diário, estás a ver? Que é para depois se verem a fazer as figuras do urso que fazem. Estás a ver? Okay. é uma coisa que eu... Vocês sentem isso? aí eu sou grande ton mano. Estás a e, ver? A, e esta conversa isto a surgiu porque no episódio que gravámos há dois dias, que é o episódio anterior, para quem nos está a ver e ouvir, é o do domingo anterior. Se saiu que eu tive... a Serra da Estrela amanhã. <risos> Também eu, eu tive, eu tive quase um, um mental breakdown de síndrome de impostor, coisa que nunca me tinha acontecido. Como e fiquei assim? muito inseguro ao longo do episódio no que nós gravámos. Ok. este era o tema para o nosso episódio do Patreon. Até que eu tive, que eu, a sério, tive, tive esse hum, ao longo da conversa. Fui, foi, foi crescendo uma insegurança absurda em mim, só porque não, não estava bem mentalmente. Não conseguias sair. Yeah e foi, imagina, eu estava a conversar com o Castro e estava a criticar tipo, tudo em mim a vozinha interior e isso descarrilou completamente o meu fio de pensamento e a confiança no que estava a dizer e a confiança, a performance é grande parte do que estás a fazer na tua cabeça estás aí para o outro lado e ficas alheio ao que estava a passar exatamente, nem é tanto ficar alheio a tua concentração ali é catastrófica é auto-sabotagem pura e dura Houve, houve uma altura que eu, que eu passei mal por causa disso, tipo, pensava mesmo que não, não conseguia falar, mano, não, não consigo articular. O que eu quero dizer não consigo passar às pessoas, mano. Mas em alguma situação específica? Tipo, no momento em que tu tinhas que falar mesmo? Socialmente. Tipo, tu não sofrestes isso depois da pandemia? Não sentido entendem que... Não, tu, a, o a, depois, depois cresceu, estás mais chulto. A, a sério yeah. porque yeah. Mas tu estás atrapado de medo, estás fechado, não é? Uh, saíste da pandemia tu, em dois anos acho que a pandemia mais foi, a altura, foi, a minha, foi a altura mais feliz da minha vida mano. Pai. ainda bem quer dizer não devia ser sempre o agora a altura mais feliz da tua vida, idealmente Sim, mas agora é que eu estou feliz não mas <risos> foi é que... mano, foi um retiro foi espiritual um, foi um, foi um, tipo foi, foi bem enriquecedor a nível do do meu trabalho acho que cresci bem musicalmente um, conheci a Aurora que é a minha namorada Oh. Bonito, foda-se. Bonito. É pá... É, é, é bonito isto. É bonito, foda-se. Nem viu. Se eu, não, se eu não... Tu também não guardaste o barquinho. Hã? Estava a brincar com ah, o buraquinho. <risos> se, se eu não sei se Lisboa, eu nunca a tinha conhecido, estava a ver. Eu estava em Lisboa, já, já tinha... Assumido. Ah, peraí. Oh, oh. oh, é Ó Bessa oh, na festa, cara, amiga amiga, também <risos> <vamos falar desse. risos> é. oh, Se o Benji vai gozar tanto comigo nesta parte. <risos> Benji está-me sempre a chamar assim palhão. É para cortar? <risos> hum, hum. É, é para fazer sou. foco? <risos> e assim uns Mas coraçõezinhos de Obviamente, foda. <risos> Momentos românticos neste podcast. Mas é pá... Eu nem senti que foi uma prisão, mano. Eu estava tão... Eu continuava com as minhas pessoas, tipo, tive a quarentena quase toda em casa do Billy, sempre a criar. Conheci pessoas novas, uh, da minha zona, pessoas que estavam próximas de mim. Conhecias, percebes? Conhecias melhor. Pai, foi uma altura, pô, é... isto é um bocado clichê, mas é engraçado foi um dizer, uma na pandemia pública. conheci mais pessoas, conheci melhores pessoas. Yeah, é? Yeah. É bem. porque ficava. Ficava tipo o Discord até altas horas da madrugada. A ataques terroristas. <risos> Aí é bem. Memórias bloqueadas. O que é feito esse mano? É, esse mano está preso. O que, que é que é? é? está pelo menos em preventiva a guardar julgamento. Com certeza. Sim. Não se faz atentados de botijas. bro. <risos> arco e flecha. Isso <risos> <risos> é manicômio logo. <risos> mas, é engraçado, mas é engraçado ver como é que... Olha, por exemplo, a pandemia para mim foi horrível. Estás a ver? A sério? Ai, ah, abro. Completamente. Completamente, Mas adorei, adorei as primeiras as três semanas. Vixe, fantástico! Aí que estava mesmo bem. Depois começou <risos> a, tipo, a, a descarrilar de uma forma ridícula. Às uh, <risos> vezes, foi bem ativo. Os primeiros três semanas. Ah, eu estava. Ah, meu, eu, eu estava todos, todos os dias. Todos os dias. Eu, mano, eu vou dizer uma coisa. Olha, é por isso que estava agora. Estás é. a ver Não fizeste pão. Não fizeste pão. Não fizeste pão. Todos conhecemos quem fez. Sim, claro, claro. Não fiz pão. A gente fez. A gente conhece alguém que fez pão, não é? Certo. Fizeste pão. Não fiz pão, não fizeste as músicas, eu fez <risos> música. croissants. Mas imagina, tu, tu disseste tipo, sentias-te inseguro, ou já tiveste essa cena do síndrome de impostor, estás a ver na tua cabeça. Boé, boé, boé. Mas alguma vez isso te boicotou mesmo a sério para tu seres incapaz de, de articular? De um não, artico... de, uh, não, não é bem de articular, mas se tu chegaste a casa e pensaste isto aqui que eu fiz, yeah. ou não fiz ah. neste caso, prejudicou-me para caralho. Não, porque foi mais em, eu senti isso mais em contexto social, era tipo com, com, com pessoas, lá está, com pessoas próximas de mim. E eu pá, não me estava a conseguir, mas isso é um problema óbvio de ansiedade, estás a ver? E um, eu acho que a quarentena, lá está, foi uma purga para mim. Porque eu pá, aprendi a... Acho que percebi mais que tipo há coisas que não, não importam, estás a ver? Há coisas que não importam e então há coisas frívolas e com um gajo bate boé da crânio e eu, eu sou um overthinker profissional e aprendi só a descartar boa coisas ah, fui encurtando o círculo, foi uma cena boa essencial porque percebi que eu andava mal quando o meu universo tinha pessoas que me davam mais tipo, energias, percebes? sem querer estar aqui numa conversa mega espiritual mas, mas é sempre... válido, se Tu é que yeah, percebes, porque, não consegues pá, escrever energias maneira. Energias são reais, percebes? Tu consegues entrar num sítio e sentir que não, não estás lá sim, bem. Sim, sim. Ou tipo, fogo, arrastaram-me para aqui. Mas porquê é que te arrastaram para aqui? Tu não tens que vir para aqui. Estás a ver? Yeah. É uma escolha tua, é arbitrário. Tu podes não ir só aos sítios. Podes não estar com aquelas pessoas. Aquelas pessoas não te, pre... não te completam, não te preenchem. Então, pá, corta. Estás a ver? Um, não tem que ser um corte radical, mas tipo, para de interagir, interagir tanto com elas, por achares que deves alguma coisa, quando no fundo não deves nada. E a pandemia ajudou-me bem, ajudou bem a parar no tempo e a pensar, refletir sobre isso. Mas, foi, foi crescimento, então, a vários níveis. Eu acho que sim, ah, yeah, eu par. acho que sim. E olha, e deu-me um álbum, e tenho mais, se calhar, outro na gaveta. Deu-me boa música. Também estavas a fazer o que, Bruno, no Discord? <risos> Sempre, 24 horas no Discord. Tipo, eu sinto que as pessoas pararam mais para contemplar e, tipo, aproveitaram mais a companhia umas das outras, coisas assim. passa são é mega clichês. Mas é, mas é que ali saiu a mesma coisa há uns, há uns dias atrás é e eu não concordo nada com isso. Não eu não concordo com isso. Mas agora é um convidado que está a dizer... Não, tá, não, não está continua, não, não, não. Não, não, mas, não, não. Ei, ei, ei, ei, eu chorou. É, é, eu agora é, ia dizer que não concordo, só estava a dizer que, estava a fazer um, dizer que há uns dias atrás falámos sobre é, isso, que eu não concordo, estás a ver, mas é engraçado estar a dizer a mesma coisa que... Que, que ele disse, que pronto, é uma pessoa que eu prezo, né? A, a, a, a opinião dele, mas eu não, por acaso, não concordo em nada. Que as pessoas deixam, passaram a, a apreciar mais as coisas ou a beleza das Eu acho que as pessoas olham para as merdas cada vez pior. Pois, se calhar tu é, tipo, vai o copo a minha... meio, é o copo é... meio vazio, né? Das merdas todas. Eu acho que 2019 foi o pináculo do mundo inteiro. <risos> no, feito, já, já tipo, disse. não havia a maior. 2019 foi onde eu andava, eu andava felicíssimo. Em 2019, tu a gente andava feliz? e a 20 20 vai entrar 20 20 Pai, Caraca, e, tá tudo assim e depois falo. veio a pandemia acho que toda a gente se eu, eu sei eu prometo as pessoas que eu conheço e eu, eu próprio sei tipo muito, muito, muito mas o teu problema é das companhias está visto percebes não. tem a ver <risos> yeah, tu mais companhias mantens mais companhias não não, não sei acho, se calhar é isso se calhar é isso vou, vou encurtar o meu círculo vamos ter que cortar certos <risos> elementos vamos ter que cortar sei exatamente <risos> Eu... Sinto que isso é bem importante. É, pá, é bem clichê, mas é bem importante. Mas eu, o clichê não é necessariamente uma má coisa. Pô não, mas... As pessoas é que têm aquela coisa, pá, já, vi esta, já vi o Gustavo Santos de dizer isto. Tenho vergonha de dizer, não é? Mas é verdade, às vezes pode ser verdade. Estás a ver, não é necessariamente uma coisa má a dizer. O, o, que... é, o clichê é, que... é a sabedoria popular, de, de uma forma. É, tu... é o que é passado, imagina, é coisas que... O meu pai me disse, ou o Benji me disse, porque o Benji é uns aninhos mais velho que eu. Que, que eu, se calhar, descartei na altura e depois... só por achar que, que o meu caso era especial de alguma forma. Sim. E não era. É tipo, mano, vais ver. Isto aqui faz desta forma. Não penses muito nisso, faz assim. Isto cacho sabe lá não, não passou Sim. pelas mesmas coisas que eu, não está tipo... Mas ao Isso fim e ao é cabo... Verdade. Não, é verdade, é verdade. Sim, depois, não, as não... coisas passam e ele tinha não. razão. Estás ah, é... ah, devia ter cagado nisso. A beleza da, da sabedoria popular é essa, é que é etérea o suficiente para não ser captada, a não ser que tenhas passado pela experiência, que tenhas feito uma aprendizagem prática. Pois, eu acho que também se deve respeitar esse processo. Yeah. E, e que nós cada vez mais... <coughs> Deix deixamos de lado uma, uma, a sabedoria popular e, e também a nova sabedoria popular, tipo Gustavo Santos é? trocadilhos uhum. para expressar algo um bocadinho mais, mais elevado Gustavo Santos é. é sabedoria popular, simplesmente sabedoria populista C certo, oh, aí está sim, também, mas, mas, mas em termos formais o pouco que eu conheço a chama-se mente, mente todos os dias não é? o treinador, o treinador o gajo é fortíssimo <risos> <risos> um, vocês, já... é, o... <risos> é um trocadilho que, pá, pá, que passava na liga knockout, percebes? Mas <risos> para ajudar de facto pessoas, dificilmente, com, com uma base sustentada. Mas se inspirar e for placebo... Mas isto, lá. ajudar a pessoa, já há é aqui uma é. cena, é tipo, é... tens que tens criar empatia com a pessoa, cada caso é um caso. Claro, que tens que chegar à pessoa, não, não né? há todos houve. Eu não tenho a mínima dúvida que o. o quer dizer, eu não, eu não conheço o suficiente para ter, mas daquilo que eu imagino que é a figura do Gustavo Santos, por exemplo, o valor líquido dele para a sociedade provavelmente é positivo, provavelmente ajudou pessoas. Uhum. Yeah. Ok? Ok, torna-se um meme, mas não, que eu saiba, não é ofensivo para ninguém. Torna-se um meme tipo. na tua bolha. Na, minha na que que tu claro, estás claro, a claro, naquilo né? que eu que consumo. É. Se tu fosse uma é. O Chagas Freitas. Se fosse tu uma vânia cais. de 40 anos, estás a ver, cabeleireira, se calhar, a era a diferença. Aí estás a ser classista. Temos o, o barquinho. Oi. É? É, oh, é, Explica-me a cena do barco. Está bonito é, é. é o novo centro de mesa aqui. Está bem bonito, sim, senhor. Está bonito Está sim, sim senhor. Sim, sim, não é super bom. Já. Yeah. Sim, está sim senhor, está sim senhora, tá, sim, senhora. Não, podes -se pausar nós Obrigado, temos aqui pessoas Laura. que vieram conversar já um... coisas vai ficar aqui o barquinho eu também Deve ter trazido agora. um brindezinho também uh, a cena do barco que surgiu no jantar que a Aurora fez-me um barco depois eu, eu pergunto se eu ia guardar aquilo podcast romântico número um estamos a ganhar são João depois eu comecei um grande moralismo sobre sim eu guardo muitas coisas que ela me dá e depois deixei o barco no restaurante Tu consideras-te uma pessoa romântica? E achas que isso pode passar para a música? Ou agora é que, é que agora é que conheceste o amor, a cena romântica, a cena pirosa, ok? O amor é piroso. Eu eu sou um, um apologista da pirosice. Estás a... yeah, yeah, yeah. Um... Eu não tenho, Eu não tenho estigmas nenhum. Eu sou o apologista disso, eu acho que o amor é piroso, mesmo. mano, se não for piroso, não é amor. Yeah, mas é o Cresceste que... com The Weasel, não né? o que eram isso, e piroso, não, não é que eles disseram isso o agora deve ser sim. verdadeiro acho que sim eu acho que musicalmente não esporto de forma pirosa hum. acho que até eu escrevo de forma Pá, se fosse às entrelinhas se calhar é piroso o que eu estou ali a dizer mas, mas acho que até o, o, o esporte dentro de mim de uma forma não muito pirosa um, mas Considerar-me um romântico, eu limito-me a amar a pessoa que tenho ao lado. és um romântico? É pá, eu não conservo. Eu limito-me a amar a pessoa que tenho ao lado, que coisa. É isso. Que um romântico? Mas não, eu de fogo. Mas, eu, mas eu não tenho estigmas em expressar. Não. Não, mas tu não achas imaginativo? Acho não? que até é fleiro, às vezes, a malta que. Se distancia. Ya, ya. Yeah, yeah. acho, acho isso. E sempre, sempre. Sempre me deixou um bocado triste ver isso, às vezes, em certas pessoas. Ver que as pessoas se está a distanciar por pressão social. Como uhum. assim, distanciar-se de quê? De distanciar-se da é? pessoa que. Parece que estão muito a pensar de pá, agora vou passar esta vergonha aqui, vou tipo. Percebes onde é que eu sim chegar? Sim, sim, sim, a vergonha. É, é ok, a cena é de. Reprimir algumas demonstrações de carinho e afeto. Porque tem gente porque à existe volta. Existe um contexto, é. Yeah. Eu, eu, eu, eu, se calhar, reconheço-me um bocado. Larga isso, mano. Não, reconhe, não, não reconheço-me reconheço, reconheço que era assim, estás a ver? Uma corana mais nova, reconheço isso. Ah, eu também, eu também. Ah, hoje em dia, não, mas hoje em dia. Pá, mas um gajo evolui, não né? Está é? Está-se bem. Apesar é. que ele manda. A gente é, é, é muito bonito falar, mas, por exemplo, é um das maiores tangueiras de sempre em relação a isso, estás a ver? És, és, Dás tango que aos teus amigos Quando os teus amigos estão apaixonados Tu fazes questão de mandar a boquinha De, saber, de mandar E depois é, é assim, se tu uma pessoa segura A ti própria, tu ouves a boca Ignoras Essa é a piada. É a piada. Agora se fosse inseguro a ti próprio Francisco, tu podes ser um anticupido. Tu Já estás, pensaste tu nisso? Um tu queres vir aqui lavar roupa suja não, tô, e, Portanto tá, eu tô... vou dizer-te que desde que me revelaste isso Eu nunca mais tive conversas desse teor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 o da Aurora é bom, toque. Eu também, pá, são todas. Um gajo é poliglota do amor. <risos> <risos> tudo que é amor. <risos> o que eu faço é com amor. Como é o Pena, tens o microfone. Poliglota okay. no amor, exato. Não, a minha... não Fala para mim. Okay, a minha é tipo, não é só toque. Eu expresso bem por palavras. tipo Constantemente. Tu expressas tudo, tu és bê expressiva. Pois é. Eu acho que a tua, é bué tipo, tu guardas um bocado também, okay. e depois tu expressas bué na escrita. Olha, já, yeah. é verdade. Ele escreve bué Para ti? Isso. Ou yeah. no geral? Em I mim, mean, em sons, escreves bué. E, e, e tipo, mandas-me <risos> vezes mensagens e tipo, também temos as... Já, yeah, nós trocamos cartas. Nós trocamos é, cartas é. de amor, é Isso é Sei muito, muito bonito. bonito. Nós trocam cartas... Imagina, entrega uma carta ou é mesmo tipo CTT? Não, vai ser... não é tipo, é. tipo surpresa, tipo eu um meto-lhe debaixo da almofada. É tipo agora o Chico levantou o copo e está de uma carta. Ah, isso é, isso é bonito, isso é. É bem é amoroso. Assim, mas ele ocorriste... é Como assim? as barras que tu escreves? Ele vai te corrigir e tipo. <risos> tem que estar mal. Né? Está mal. Isto tem um está mal, isto Há tem aqui, que estar é. aqui mais duas sílabas métricas que o suposto. Não é como se eu escrevesse um rap. Não pode dizer que o amo, não é? Não, mas ele escreve pá. Yeah. Mas a, a é linguagem Mas, uh, de amor deles expressa-se através da escrita. É, é yeah, literal. É, é literalmente yeah. literal. Yeah, é mesmo. Okay. Mas tu, tipo, ele nasceu poeta. Nasceu é poeta. Oh. Isso é uma afirmação é que, que poderia eu fazer. Yeah. Nasci com esta curse. <risos> <risos> Sentir e, tudo. E em essa curse. Então. então lembro se de. Um pequeno exercício hipotético. Um pequeno exercício hipotético. Uhum. Se a pessoa que tu és hoje existisse há um, umas centenas de anos atrás, o que é que faria? Eu não sei. Não sei. Mas escrevi, centenas de anos. Tipo, eu de é escolher. Ah, é é escolher, escolher. Não, não, não. Mas Pode ser centenas 900 de 900 anos? Se, Se quiseres, quantos anos? Antes de é Cristo. Grandes hieroglyphs. Eu, eu, eu disse centenas que <risos> eu... Imagina. Imagina, eu disse centenas propositadamente porque inicialmente me vieram 500 anos pá, porque estava a falar de literal. Mas é um exercício bem engraçado. E pensei que há de escrita, porque estamos aqui, estamos aqui a falar da escrita, mas a, tu, a tua me podias dizer olha, seria... Uh, cavaleiro. Porque <risos> sou um gajo muito uh, nobre e conflituoso ao mesmo tempo. Sou a primeira contradição. Não, não, não tens uma ideia e ok em termos artísticos serias escultor pintor pá tenho zero jeito para pa... acho que uh, o único não é mesmo escrever acho que tenho mesmo zero, tenho zero, zero jeito para pintar uh, nunca esculpi na vida uh, mas sim também depende se calhar atiravam peças pá porque não sei música havia música na altura havia yes. yeah. Havia música, agora eu não sei como é que era a música, Mas aposto que havia a música ao vivo. Não, porque imagina aquela página da aquela Pronto, <risos> não Isso. havia outra hipótese. Foi uma bro Um gajo andava a passear na ágora e estava lá uma dança. Não, mas por acaso eu não sei se a música era cantada. Vocês acham que teriam um inventado... o que é que vocês acham que teriam, um... acham que teriam um inventado alguma coisa? Se recuassem Teoricamente, inventas muito porque não há profusão de conhecimento e informação. Ou seja, tu se calhar achas que inventaste uma maneira de pregar a porta e não, já há é, mil mas gajos a pergunta, yeah, Mas yeah, a é, pergunta é na, na marca, tua é. cabeça, mano. mas é um bocado oh, isso. Mas estou a dizer é um isto um porque, porque tu, é um tu para ti podes achar que inventarias ah, é cenas, tipo fogo, né? mas que elas não Foi se, Sim, por exemplo, mas que elas que elas Mas mano, se influenciares uma comunidade já grande, tipo imagina, influencias mil pessoas à tua volta sim. a pregar a porta dessa maneira ok e isso -se é S, uma é yeah, yeah, yeah, yeah, é é mesmo não. mesmo que tenha sido outra mesmo que há, 500, há 50 anos atrás outra pessoa no outro lado e tenha feito fez isso, isso tu não sabes o que fez não é, a tua comunidade não não é copiar não, para né? assim, são duas pessoas que pensaram na mesma merda yeah. Yeah. Man, mas o que é que tu farias? eu acho que na minha aldeia <risos> <risos> eu acho que sim eu acho que, e estamos a falar tipo, de, de, de da primeira sociedade organizada, ok? É, não, não, há, não há exemplo próximo de sociedade organizada. Na atual aldeia. Certo? Mas já não, já, não, já não somos nómadas, ok? Temos conhecimento de agricultura, de pecuária. Eu acho que inventaria a estrada para essa gente. A estrada. A estrada. Imagina, tu queres chegar do ponto A ao ponto B e queres ter tipo conforto, te... queres chegar mais rápido, etc. Então vais fazer um esforço para que isso seja mais eficiente. Quem tem, roupa, quem tem boca vai a é ser defeita, não é? é a aldeia em ser Eu não disse que era em ser Estou a imaginar aqui completamente abstrato. Ok, criava, claro, estradas, é criava a estrada. Criava a estrada, mas era para aqueles badamex. Se, se calhar no mesmo período uh, os romanos já tinham 10 mil quilómetros de estradas. Okay. E quando se estava a ser defeita. Ou tu se tu fizeste. <risos> não, é, é criado estradas. É esse, faz é, faz sentido, foi. eu vejo-te a criar estradas. Não tu próprio, tu a fazer o trabalho forçado, não é? Mas, mas tu é ao menos... Assim, ah, a mas eu sou, bo... eu, sou, eu sou muito bom estradas. trolha. Não? Eu sou muito bom trolha. Em comparação com, com, com, mas com quem? Com, com, com, com o trolha comum? Não, o trolha profissional. não é? Mas quando eu vou fazer voluntariado para obras... Desculpa, ninguém faz... Bem, bem a fazer... gente faz, bem <risos> gente Eu percebo o que eu quero dizer. Agora, também fui duas vezes, a verdade é. Fui tantas vezes. Ah, tu faz montariado tipo a fazer coisas tipo... Sobre o trono. Não, fazer, mano, agora tens um tropa tu que está a fazer casa. Ah, preciso ah, de ser para partir Ah, pronto, estás a fazer ah, isso, isso, isso também. Não, fui construir casas para ah. refugiados, meu. Ah. Aí, eu estava é Miru. Como é que eu só soube disto agora? Ah. Não sei. Não contaste? E se eu fosse construir casas para refugiados, estava a, ser a contar a gente? fazer isso bandeira, bro. Estás a ver, Podia ter vindo aqui. estava na minha bio de Instagram. Tipo, para toda a gente saber, não? Pronto. O Bessa sabia. porque mas, Tu também, mas não prestaste atenção. Mas isso não interessa. Só estou a dizer o seguinte. É certo que mas eu poderia não partir, fazer... O... Eu acho que as estradas ia partir do teu desconforto. Exatamente. Tipo, tu ias ser o gajo... Fosse... Que ia se fartar do resto das pessoas um que e queria descobrir novos. Não, assim, é... Buracos. <risos> e nem é um trilho de jeito para isto. E não... isso? E, e o facto de... De deu de, de de ver a o necessidade. o carroça. Tenho que... <risos> isso. <risos> para, para teres uma carroça tens de ter uma estrada. Lá está. possível yeah. uma série de cenas. Mas eu não estaria a pensar se inventasse a estrada. Mas a ideia é, que, é querer-se expandir e também aceder a recursos. Não é? é muito primal. Um ser humano. É só, foi esta a minha pequena eu fantasia. Pensar mas pensar que se tiverem... seria se, isso seria, se isso serias tu a inventar ou se serias tu só a servir a comunidade. Do tipo... Ei... Mano, o Chico fez uma estrada... Mas o Chico fez uma estrada... Não, uma estrada tem que ser coletiva mas Mas uma imensão pode ser um serviço... Não, não era coletiva, o pessoal passava, estás a ver na aldeia, havia te a ti de ao ar, E dava tanga durante... Durante toda a tua vida dava tanga, mas depois tipo unias a tua cidade a outra cidade. Ou seja, tanga do pessoal todo, mas depois foste tu com o maluquinho, era o maluquinho. do pregador. Não, se estava de para o ar não era pregador o primeiro calceteiro <risos> pronto, o assentador de pedra o tino, <risos> yeah, a tino suspense, exatamente. Pronto. o tino-se de exatamente e passado 50 anos está o Chico a pôr a última pedra yeah. e é o fim da profecia <risos> exato e faleço yeah. se concretizou. mas estava mas, mas, mas, curioso contigo Chico Extinto olha, envolvi-me tanto que nem pensei fiz a pergunta e nem pensei o que é que eu inventaria? tu pensaste? Não penso muito nas coisas <risos> Só falo O que é que eu inventaria? Inventaria... Inventaria o hip-hop <risos> <risos> Mas quando? Em que, em que época? Situando-se Século 2 aque... aque... <risos> está a surgir aí Sabes com... aquele <risos> filme, bro? Ah, mas se calhar um antepassado teu jeans. um antepassado teu uh, uh, Inventou o hip-hop Mas não dava para gravar Nessa altura não havia tecnologia para Não é isso? Sabes aquele filme, bro? Sabes aquele filme que é com um, um Que é que tipo é um gajo que trabalha tipo num backup nos Estados Unidos, nem é o backup, mas é uma cena tipo backup e cai na água e transporta-se tipo para o século 13 e, e, e é tipo povo da corte e numa okay. festa começa tipo o gajo está a curtir o hip -hop, e numa festa mete o pessoal, tipo os músicos a mandar tipo uma cena qualquer, não te lembras disso? Pá, se calhar eu fazia isso. Okay. Não queres aquela, aquela página de YouTube Sim, que é isso. música tipo beats? Ah, mas se tipo calhar isso foi feito. Isso também estás a mandar uma personagem para uma realidade tendo, tendo Que já, já... sabendo. A... Exato. é yeah. diferente. Sim. Não, mas tás, se calhar foi feito aquilo que te considerarias hip hop. Se calhar, se calhar na história da feito. humanidade, talvez inclusive no século II, como tu disseste, houve um gajo que se juntou e começou a bater numa superfície qualquer. Ah, não, e mas a fazer o que ritmo. Que, estamos a falar. E houve claro, um gajo que começou a falar é tipo um de um movimento é mais. Claro, mas queres falar de quê? <risos> e inventava tá, o movimento. Tá, movimento. Tá, tá, tá. Estamos a falar sobre o género musical. Ok. Certo. Pronto. Uh... Mas o hip-hop hip também... Porque a ideia é... Se queres fazer o hip-hop enquanto movimento... Tens dificuldade, porque ela é um produto absoluto de contexto. Yeah, yeah. Mas, calha, mas vamos acreditar, eu é que estou aqui a tentar intelectualizar. Não, mas não é enquanto não, cultura, acho que seria bem possível mas foi... de replicar, tal como todas as culturas. Mas se calhar em termos formais, musicais, já se foi calhar, feito já, várias já vezes. Já alguém estava num batuque Sim. e estava alguém a fazer é, umas é, rimas, fez, tá, já é, havia é, poesia é. Não. altura. as primeiras desgarradas. Já viste desgarrado ao claro, vivo? Sim. É. Aquilo é... não é hip-hop, né? mas aquilo é... Não é hip-hop. É rima, é hip são pessoas que estão ali a rimar, é, a repetir é, a mesma coisa. É até, poesia urbana. É, é poesia o NTS urbana. É Exato. E a é poesia em movimento. Yeah. Ok. Estava so, fixe, vocês dois. Ele fazia... Ele, tu, tu com as estradas eu já podia fazer turnês? Estás a ver? Andava. <risos> <risos> tu construíste? Estava. Estava aí. A Castro, e, tu? e tu, João Paulo? Não sei, eu não sei. Ah, provavelmente eu, se calhar, tipo, era herdado pelos meus pais, andava tipo 100km estás a ver, era, tipo, pelo meio do mato. Encontrava... Não, ias pela estrada dele. Não, sempre... <risos> eras abandonado pelos pais encontrava ias ter um Encontrava alguém que houve outra civilização mais avançada um bocadinho e eu pegava numa ideia que roubava, chegava a mim e dizia: é isto. <risos> e ficava. <risos> e usurpavas a invenção. E usurpava a invenção. Como o, botu... Como o bom Tugão. Acho... Mudava o nome, mas <risos> nem estava feito. <risos> acho, acho que isso é muito válido e importante. Claro. Então e se fosses para uma altura, para outro século, sabendo o que sabes neste... Aí esquece, bro, estava... É é mano, momento? sabes aquele, era, f... mano, era, sabes aquele é, filme do, o, do jacuzzi? Sabes o filme do jacuzzi? Que é um jacuzzi ah, que assim, viaja no reclamo, tempo, que é um bacano é... Que, vi, que vai para... Está tipo em 2010 e vai para o e vai para 1990 e inventou a Google, tipo Rolling Stones, ou faz parte dos Rolling Stones, estás a ver? Eu era, opa, isto era fantástico. Atenção, não era uma vida preenchida, no sentido Pô, de, não, de, de... Eu, eu sentia-me mal. Mas estava cheio de pasta. <risos> <risos> estava cheio de dinheiro. E podia ajudar, e podia fazer coisa que podia ajudar. Podia, tipo, podia ter tanta influência que poderia, tipo, eventualmente, a minha pegada ser útil. Diz-me lá como é que inventavas a Google. Ah, oh, aí não, não é a ideia. Não era eu que escrevia, imagina, não era eu, não era eu, agora imagina, imagina o Steve Jobs, não foi o Steve Jobs que inventou o... Que programou tu e tu que escreveu, ou, tu escreveu tu lá o, o smartphone, jeito. estás a ver? O iPhone, neste caso, não Tipo imagina, tu chegavas a 2005 e, pá, falavas com o uma... idealizavas. Yeah, idealizavas tipo Ah, tu a recuar o Apple. Ah, mas depois me tu idealizavas... E não era eu, eu, bro, não era, ó oh, Chico, não era eu que... Que inventava a <risos> mas é certo. Não, mas imagina, tu podes chegar a 2005 e idealizar, mas não tens a capacidade de execução. Certo, não tens a capacidade de execução, mas tu podes... Im... Imagina, imagina tu, pronto, tu não Tu... Chegas a 1990, estás a ver? Ou 1980. E pá, arranjas, vês tipo uma pessoa que cante bem, estás a ver Pronto, Rihanna, sabes as músicas hum. Tens a cena na cabeça, pegas em produtores, ó pá, quero mais ou menos assim, assado um filme, assim, um assado, filme. mas não é a Rihanna Mas não é a Rihanna? Não, não é tem um o carisma da Rihanna Não tem a figura ah, da Rihanna Ah, vais, vais tentando, o tentando eu bro Eu percebo o que quer dizer, só que, só que há situações super dependentes de contexto yeah, eu acho que isso de, não era o uma versão de um artista de é, concórdia. É. Posso dizer uma a cena que seja ser sucesso garantido Penicilina em 500 No ano 500 levavas para lá a penicilina mas tens coisas que é sucesso garantido, então, fácil. Bro. Tens, bro Antes de inventarem a destilação, levavas de técnica de destilação. É fácil, é fácil, inventamos químicos, é, é, um alambico, aquece é a cena, pronto, olha, tens bagaço. Bro, imagina das bagaça, para... pessoal, que nunca cabelo álcool na vida. Redes Adorais, sociais adorar -te? Redes sociais. Acho que Mas naquela altura específica, hum, específica não, necessita não, da internet e de uma capacidade de como, de naquela visão. Naquela altura específica quando? Oh, bro, sei lá, mano, quando apareceram as redes sociais tipo o MySpace, i5, por aí certo. tu isto tu já tens o conhecimento que tens agora de, de como é que funciona o Twitter é o inventor, que é uma coisa tão viciada, estás a quem ver? quem é, quem tu é, o, no, invent, quem MySpace é o inventor não era das tão... redes sociais? Hã? quem é que é o inventor das redes mano, sociais? mano não sei estás a ver? mas eu não queria ser conhecido eu não quero ficar na história, eu não, eu não quero que o meu nome fique ah, na história que é eu, que é eu quero que dinheiro é que vem com ser o mais conhecido do mundo não, é? ah, bro, imagina tu preferias que o teu nome, preferias ser um gajo tipo, super conhecido, toda a gente conhecia e seres, mínimo, e seres rico mas só a gente conhecia? Não, não. Tipo milionário, estás a ver? Um desconhecido. Ou ser um desconhecido cheio de pasta? E poderes tipo fazer o que quisesses? Depende pelo que sou conhecido. Imagina, eras bilionário. Toda a gente, tipo eras bilionário. Era conhecido um... por ser bilionário? Era, era, era CEO da... De... Pá, sei lá, da do, Tesla. Do Pingo Doce. Olha, pode ser, estás a ver? Pronto, está feito. CEO do ping Doce perguntaste se é um comum, não é? Não, mas, não, mas, mas imagina, eras, de, eras... Mano, tinhas o dinheiro de dinheiro todo o mundo, para fazer o que quisesses. Mas tinhas, calhar, outras... então, se fosse desconhecido, como é que disseste? O, ou eras um gajo só desconhecido, ninguém sabia quem tu eras. Com mas... muita guita? Com muita guita, estás a ver. Eu prefiro isso. É. E vivia com os meus, uma cidade dos meus? Feita pelo Chico, as estradas, pelo menos. Eu também, mas eu também, eu, eu não tenho esta cena, eu, eu gostava boé de... de... Poder não estar não percebes? Tipo a cena física, fazer as coisas todas que faço, mas a cena física não estar. Quando, obviamente, estar com as pessoas, mas okay. não estar a gravar aqui, estás a ver? Estás é só isso. a falar. Obviamente, podemos não ter câmara mas a ideia era toda ter uma câmera né? que ajuda okay. sempre. Mas o que estava boa é disso, tipo só de fazer, mas não saber quem é que eu sou. Fazias como? Pô, não, se, exato, fazia como, não, eu poder criar, mas não tipo só eu criar, criar te imagina, só de, tentar tipo, de inventar criar. uma pessoa. É um jogo, tipo? Não, basicamente, e não, e não existir, tipo, a persona não existir, física, na parte da criação, no resto existir, na parte da vida. Oh, mas estás a que desc... Como? Tipo, me... tudo aquilo que eu faço que não seja criar, estás a ver? Ah, ok, ok. Não haver pessoa, só haver a ideia, mas a pessoa não existir. Pois, porque depois há outras partes que tu precisas de ser físico. Exato, mas que as partes físicas vão ajudar, obviamente, na parte da criação. Mas Sim. Se... Não haver, a pessoa não existir. Estás okay. a ver, tipo, um Banksy desta vida. A pessoa existe, mas ninguém sabe quem é, teoricamente. Estás uhum. a ver? Tipo, isso é... Era aquilo que eu gostaria de fazer. Tipo, dar a cara e isso é uma cena que incomoda bem, aparecer e... Uh... Sim, sim, sim. Eu percebo isso. Uh, eu, opá, eu fui ganhando... <coughs> Pá, também não sou um gajo Estou aqui, assim, é pertencioso. Tipo, em todo o lado. Mas não, estava uh, a pensar bem no caso do Benji, porque ele gostava bem de ser aquele yeah. Banksy também. Que é do... Ele não mostrou cara durante muito tempo. Ya, yeah, mas pronto, para fazer disto de vida, teve que o teve que, teve que fazer, teve que sair da casa. <coughs> mas atenção, eu não estou a dizer isto no sentido de... aí eu sou conhecido, as pessoas que conhecem, não é isso, é no sentido de... Eu estou a dar a cara é a, a muitas for? fragilidades minhas. Pois, Estás é, Estás a ver? É, não é, é tipo, ah, eu sou bem conhecido, não é isso. Tipo, podes ser, sei, sei lá, estava... fazer uma merda para 100 pessoas. Mas aquelas 100 pessoas sabem que foste aquilo. Mas inc isso incomoda-te? Incomoda bem. Incomoda é, incomoda então tens um podcast como tens, é, é uma superação. Não, eu, eu não estou a mentir, sabes isso Ele eu estava tá a mentir. Estou, tá a tô uma coisa. Mas eu, <risos> quando lançámos o primeiro episódio, eu tive tipo três noites, e é o primeiro, tinha que saber desta merda, a ver? Mas tipo três noites uh... a, ah, nem nem estava descansado ou estava a jogar, e conseguia estar a jogar, ou então esquece, estava mesmo. Mas quando decidimos fazer o podcast, ele andava a engendrar esquemas de nunca ter que mostrar a cara. Eu, eu acho, é pa, e é para ter, é pa ter vídeo, então é que ter que mostrar <risos> a cara. Eu eu o estava <risos> lá a produzir, sabe? não dá. Mas ele, ele, tem, ele tem esta reticência, eu tenho a reticência de, e isso é que já é ser pretensioso, mas é uma opção com o futuro, fruto da minha personalidade ansiosa, uhum. de, um, de um dia, se, imagina, falávamos a, até semana passada de, de de querer fazer isto crescer a minha maior reticência em a, apostar no crescimento do podcast é não poder fazer uma vida que eu considero normal na generalidade dos meus dias não ser reconhecido poder ser uma pessoa anónima na rua okay. imagina se, se isto crescesse bué, estás a ver? tipo é. o nível de, sei lá, sim, tipo, os primos que tenha tipo, milhares sim. e milhares de pessoas a ver tipo, é aí, isso né? Pegas num, pegas num nada, exemplo desses, se qual, qual é que seria o teu objetivo? Mas acho que as pessoas, imagina, eu percebo isso, mas acho que a maior parte das pessoas tinham a abordar pra, pra, não num sentido negativo. Não, isso é fixe, e eu, eu, eu estou a dizer que ganha essa, essa reticência, ah, porque eu movo me em bolhas, de facto, pequenas, saio à noite aos mesmos sítios em que saí antes, antes da pandemia. Uhum. Estou estou tipo, nas mesmas ruas pelas quais passo há, há mais de 10 anos. Uhum. E, e sou abordado com alguma frequência estou a falar, quando sai à noite há alguma frequência, ou seja, sempre que eu saio sou abordado mas por causa de... Não, por, causa por... por causa do podcast causa sim, agora, tipo, isso é a minha cidade é a minha zona, é óbvio, é óbvio que isso está dentro da minha bolha faz, uhum. faz todo sentido que causava-me algum desconforto não, não, muito desconforto e alguma ansiedade no início eu, não quero, eu, eu quero poder ir a Lisboa e ser anónimo como sou sabes? Uhum. Uh, quero, quero poder ter esse, esse tipo de vivências que já perdi, entre aspas não perdi obviamente, se parasse com o podcast duas semanas depois ninguém se lembrava yeah. uh, mas é, é, é eu pensar num, num futuro hipotético que, é, que não é coincidente com os, os objetivos teóricos que eu tenho uhum. percebes? sim, percebo um, pá, eu, eu... Sei lá, num cenário num cenário hipotético, também acharia mega desconfortável estar num sítio e saber que toda a gente está a olhar para mim. Estás a ver? Uhum. Tipo, que a tua presença é de facto uma cena que, que influencia o dia a dia das pessoas, percebes? Uh, pá, de resto, o que eu tenho. Da minha, da minha experiência própria, o que eu tenho mais é mal estar a, a abordar-me para dar love, portanto. No máximo já houve aquela cena de. Eu perceber que está alguém a dizer é um bocado desconfortável, mas não é uma coisa que, que me estraga o dia, por exemplo. Pá, acho que são. Sim, sim, mas como é, ansioso que és. Eu fazer isto estás a ver? Eu escolho divulgar mas quando ah, divulgar é. a minha música. Escolho... Mas, mas é importante nisso tu teres o teu, o teu propósito digamos assim, acho que é super importante yeah, um gajo tem que assumir as repercussões disso mas tu agora fizeste isso, aquela aquela ideia das pessoas estarem a sussurrar olha aquela uhum. pessoa uh, e, e desbloqueou-se desbloqueou-se uma memória que, que foi das primeiras noções que eu tive de que eu, de que se calhar não, não, não, não me apaixonava tanto a potencial rival uma vez estava no art club à tarde um ser humano, lembras-te que eram os irmãos yeah, ser yeah, humano yeah. E estão a entrar artistas e algum pessoal conhece, pá, pá, a fazer a... uma tu... faixa, pô, Fizeste, pá, pá, Aquele concurso Fuse. Sim. Tu yeah, yeah. uh, conheces o Art Club, tem a sala 1 à direita, a sala 2 à esquerda, sim. no meio tem um corredor. E, pá, sei lá, eram, pá, seis da tarde, imagino eu, os concertos começavam às nove. E estavam lá, sei lá, imagino que 200 pessoas, 200 adolescentes, basicamente, faz de hip-hop. Uhum. E estão vários artistas a entrar e entrou o Sam daqui que tem que percorrer um corredor para aí de 80 metros, cheio de pessoas, cheio de pessoas. E ao passo que quase todos os artistas não forma que eu via de Não, acho, acho que há uma porta agora. lateral Exato. e já, já existiria na altura, mas para alguma razão, Sim. os artistas estavam a entrar todos por ali uh, e alguns estavam lá no meio, não, sem, sem stress nenhum. Uh, só que eu senti 200 pessoas praticamente ao mesmo tempo, naquele espaço, ele, fez, tipo, ele pareceu uma passarela. Uhum? Yeah. Ele estava a passar, tipo, focado não? porque o, o, o, o tugão não se intromete muito fisicamente, né? é. é só aquele de Ei, olha o yeah. eu não sei. e não é muito de, eu acho, eu acho que o tugão nem é muito de se deslumbrar. Às uhum. vezes estão a tipo, se aparecer uma pessoa extremamente tipo, agora entra aqui o, jo, o João Baião. Aqui não, aqui era estranho. Mas estivemos num restaurante. Aqui era estranho, entra... João Baião é mais do que bem-vindo aqui. <risos> não, não era nada estranho. Era estranho neste, neste, neste, neste contexto e neste é estranho yeah. para caralho, bro. Em Fanzers, <risos> à uma <risos> e meia bem, da, bem, da, bem, da bem, manhã, João Baião que eu entrava pareci... aqui no estúdio, ah, com um O João um Baião. É, não, era mas estranho para caralho. O Tugão é boa é contido nisso. E às vezes até. Eu concordo, não é deslumbrante, concordo com isso. Não, e até arrogante. Ah, a... Pai, está o João Baião. Quero é que ele se foda? Não? <risos> <risos> não, mas naquele, no caso que eu descrevi era de idolatria. Pois é. Não, mas porque aquelas pessoas estão ali prontas para vê-lo. Sim, sim, sim. Tipo, por, daquelas isso é, pessoas por isso é que quando avançando. tu disseste, já no início do podcast disseste tipo, ah, eu... Quando lanço uma merda, pronto, tenho ansiedade, obviamente, mas tenho ansiedade, fico pior nos concertos. Estás a ver? Que eu, se calhar... Foda-se, que tu ficas pior nos concertos. Se as porque pessoas é um... vão te ver, a ti e, e que é, o teu trabalho já fez até acho que é uma performance, ver um... um trabalho ao vivo estás a ver e bates crânio com as falhas e etc é, é isso que me pesa mais é, mas se reparas bem, tipo os melhores tipo TikToks, estás a ver O pessoal que quer cantar é quando falham e o pessoal canta com ele e aquele <risos> é mais fixe, estás a ver <risos> tipo... não, um gajo tem que abraçar as falhas yeah, obviamente, tá, não... e, Fale, e faz, em lives é. falho da vezes e até tenho um tenho... Falha da propósito para ver a reação. <risos> Se o público canta contigo. Até, até há uma cena, bem engraçada que acontece que é eu falhei, imagina, tu a um som qualquer, falhei num sítio e tipo, em vez de dizer as barras mesmo, estava só uhum. estás a ver? Na minha cabeça aquilo foi tipo um minuto inteiro de erro. Yeah. Mano, Vais ver o vídeo, são 10 segundos. Oh, yeah. Mano, nem é isso! É tipo, mínimo! Então, yeah, eu já aprendi a não bater crânio <risos> com isso, é tipo, é, há ah, que se for, ninguém tá catastrófico. E, yeah. e, e, e quando há aqueles MCs... Porque, porque lá está, entras na, no tal boicote e sim, na sabotagem. Sim, sim, sim. É e depois isso. o concerto vai ser, vai ser assim, desastre! Sim. Mano. Que já me aconteceu, e é, é horrível, mano. É penoso, estás ali... Tch, de deserto para que chega a última música para me tirarem daqui. Uhum. e eu agora não me permito a sentir isso não, não pode ser, mano eu tenho prazer em estar aqui tipo, é isto que eu quero fazer e no dia em que não consegui tirar prazer disso também tipo achas que é mais difícil tipo, tocar para 100 pessoas? ou para tipo, muita gente? depende se muita gente está lá para ti ou não mas eu acho que é mais fácil tocar para muita gente não, para ti, obviamente. Obviamente se foste para abrir, abrir um concerto... É mais fácil de tocar para muitas vezes. é ser fulido, abrir um concerto Quer dizer, é ser se for um concerto mega íntimo, depende do contexto, não é? Se for tipo... Estás a falar, imagina, se for uma sala que só leva 10 pessoas e estão lá 10 pessoas, é bom. É positivo. Foram todas as que dava para meter na sala. <risos> Enchi a casa. Yeah. Agora, se, um spot de 100 pessoas estão lá 5, se bem que eu sou fensor que tu deves fazer o teu trabalho na mesma para claro. aquelas 5 pessoas, da mesma forma como farias para... para para centenas acho, de pessoas Bro, há um gajo que eu curto bem é, que, é, que, é, que, é, que, é, que é londrino que foi, já era bem conhecido em Londres, estás a ver? e foi dar um concerto à Suécia mano, uma discoteca enorme, estavam 20 pessoas e ele disse-me, foi tipo aquela vez que eu descobri que eu quero é isto que eu gosto de fazer chegou lá e partiu tudo, e disse, e partiu tudo obviamente comecei, hoje yeah. não Oceanism, Só podia. Yeah. Yeah. <risos> já, era bem, já era muito conhecido no, em Londres, né? que é, pronto, se és conhecido em Londres, teoricamente, há pessoas na Suécia se, a ouvir-te. Foi o que ele disse que achava Chegou lá à Suécia é, pessoal, e, yeah. e, e não estava ninguém, estavam tipo 20 pessoas numa sala enorme. E ele disse que foi tipo, não, então, foi mas, bem, yeah, yeah, mas imagina, tu, tu, tu yeah, bro, mas imagina, tu tens, estás a dizer eu tenho isto, tenho aquilo, estás yeah. a ver. E 20 pessoas, tens yeah. <risos> será que... Te... Percebes? É que, Pá, mas uma que é muito, a música dele, teórica, é, não, sobretudo a música dele, é uma coisa muito ego-tripping e eu tenho isto faço isto. Em contexto eu acho que é mais desafiante, imagina, já tive em situações tipo semanas académicas em que uh, eu, tenho, eu, eu sinto que tenho ali talvez umas quantas filas que estão lá para mim e depois o resto está muito alheio e está, tipo, à espera se calhar de outro artista do cartaz, etc. Que é, pá, acontece, porque é uma semana académica e da gente está ali só para, só, para, pá, só para ir para os copos, é o que é. Mas, se tu de, se tu de des o teu concerto, tipo, para aquelas pessoas, essas pessoas vão se sentir apreciadas e vão arrastar as outras pessoas à volta e, e tipo, dali consegues extrair mais público, estás a ver? Tipo, se tu, se tu tomares o controle da situação e eu senti, já, senti, já senti isso, pelo menos em uma ocasião por exemplo em Aveiro, senti isso, senti que agarrei bem a situação e que houve pessoas que foram puxadas, que nem estavam lá para se calhar nem conheciam o meu nome, por exemplo, e que ficaram fãs e depois até, pá, isto, não estou a dizer isto à toa, tipo, foi feedbacks que eu recebi, estás a ver, porque eu... De Como conseguiste... Como... Tomar conta da situação e, e puxar o público. Sim, porque o foco naquela... Bem tipo, cadeia. eu gosto de olhar para as pessoas que, estão, que então. sabem as coisas de início ao fim. Estou a cantar com elas, elas sentem tipo, o a vontade de entrar também no meu espetáculo e cantam. Uhum. E, inevitavelmente, vão arrastar mais pessoas. Porque okay. se as pessoas sentem que o ambiente é bom, tipo, vão querer incluir-se nele. Então, já, já que estamos nesta via... Pergunto-te uh, o que é que sentiste quando, <coughs> pelos relatos, porque eu não estava lá, mas já te ouvi já ouvi pessoas a, a falar sobre isso na queima das fitas de Coimbra <tos> em que cedeste né? o que aparente é que yeah. a, tua, a tua dimensão era maior do que aquele palco, então as pessoas mas eu para o, para o normal isso. daquele palco tiveram que chamar mais segurança e etc. Oi, -se, meu... ah, -se a casa né? ah, Hum, mano, foi, foi, aquilo foi na ressaca da pandemia estás a ver? então eu nem tinha noção do que é que ia tipo, quem, quantas pessoas é que eu vou ter aqui para me ver tipo lancei o Marfim tipo, há um ano e na altura já tinha lançado o Android também há pouco tempo tipo, qual é que vai ser o feedback quem é que vai estar aqui quem é que vai saber as letras e tudo aquilo foi tipo excedeu tudo o que eu tinha pensado e mesmo na altura de, de estar side stage com os tipo, é um momento que eu guardo para sempre. É, foi tipo mesmo memorável. É, tipo ouvir uma maré de gente nos meus Inears. Na altura foi o, foi o maior concerto que eu, de, que eu dei. Depois, posteriormente, acho que eu iria até a nível de quantidade de pessoas uhum. superou. Um, mas foda-se de Coimbra eu guardo para, para É daqueles memoráveis. Yeah, é mesmo. Foi, foi ressaca de pandemia também. Hum. isso isso bate, bem porque vinhas de sei lá quanto tempo sem pisar palcos. Sim, uh, sim, sim. Pois. Até meti no Android uh, tirou o Covid, já nem piso palcos. E depois no live eu até dei agora piso palcos. E a moça fica tipo... Yeah. Yeah. <risos> o teu público presta atenção. Yeah, yeah. E presta mesmo. Sim, sim. E... e agora até juntando vários tópicos que, que já pegámos uh, eu acho que há uma uma coisa algo interessante na pandemia mas isto estou claramente a projetar a minha visão sobre o teu trabalho uh, eu acho que o Marfim foi um grande som de pandemia é um e é foi uma música é uma pré... canção Exatamente, mas é uma, uma canção contemplativa, o próprio o visual é contemplativo, yeah. é denso e as pessoas, eu concordo com aquilo que foi dito há pouco, durante esse, esse período estavam muito contemplativas. Eu conheço várias pessoas... As pessoas, pessoas apreciavam como... as coisas mais, que eram mais meaningful. É? Uhum. Sim, eu também, também senti isso. As pessoas estavam a sentir as cenas que eram mais meaningful e também se calhar tinham mais tempo a contemplar, lá está. E o... Se bem que o marfim era para ser... Eu dei... Dei o concerto do Music Box em janeiro de 2019 para apresentar o Inac... Não, em janeiro de 2020 para apresentar o Inacabado e o Ventre. Na altura, nesse concerto, dei-o à Capela do Marfim. Correu bem, bem. Estava a preparar o clipe. E entrou a pandemia. Até foi bem engraçado que a pandemia entrou. Quando faltava uma semana para eu ir à Semana Académica de Leiria, pela primeira vez, abrir um concerto do Slow J. E eu já estava com aquela, com aquela ansiedade extrema de, aí, é bem, vou tipo abrir o Slow J na Semana Académica de Leiria, não sei o quê. E depois entrou a pandemia e até foi, Ei. Que bom, da safa. <risos> <risos> não, mas mas, foi... mas fosse agora? Se agora entrasse, imaginias abrir o concerto ficava, de um yeah, gajo curto-claro estás a ver? Yeah. Por causa da pandemia deu disse também, né? um autoconhecimento de pronto Mas depois o... o tal concerto que eu dei para mais gente na Semana Académica de Leiria foi... Um, foi a repescagem desse, desse concerto que não aconteceu. Um, depois entrou a pandemia e eu privei me um bocado de lançar logo o um Marfim porque achei que não... Pá, era boa informação na cabeça das pessoas, ninguém estava virado para consumir música nova. Uhum pois e pá, fomos adiando até vamos lá ver quando é que isto abre blá blá quando vimos que isso era tipo estás é 14 dias de confinamento não é? <risos> yeah. pá, isto é isto vai durar então bora largar a música e pronto fez assim que fez então. foi uma boa altura até para largar a música né eu acho que muita gente a pandemia para para quem faz merdas foi um ótimo um ótimo nos últimos dois anos porque toda a gente estava a consumir coisas, sim, mas às vezes nem teve muito esse efeito, achas isso? Yeah, eu acho que, que a malta na, na música sentiu até uma beca, o, acho que o hype estava tão gerado à volta do, do, do, do, do, do hip hop na altura e também podia ser eu que estava muito engolido pelo universo think music na altura em que tínhamos o Purp e o Loner. A explodir bué e foi tipo foi um timing bué podre para eles porque inevitavelmente se bem que o Loner depois teve a música mais o tempo foi tipo a música mais ouvida dessa desse... o tempo também é uma boa música de pandemia yeah yeah Fagando a Pedra no Charco boa da platina já que aquilo tem eu agora estava a pensar quando eu disse que fui bem feliz na pandemia não sei o quê e agora eu estava a pensar nas músicas que surgiram na pandemia. Estava a pensar no Android, e o Android surgiu. Está aqui o Knife. Surgiu numa. Nós fizemos um tipo um retiro cultural com, vários, com vários, vários artistas numa casa em Leiria. E o Android surgiu daí. E isso foi tipo uma das semanas mais. Pá, mais produtivas, por exemplo, da minha vida. E, e eu acho que essa semana também desbloqueou o boé aquilo de eu ficar mais à vontade no estúdio com outras pessoas uhum. é? e foi uma cena tipo, foi uma experiência incrível é? tipo nós chegámos a uma casa uh, que é a Casa da Serra uh, que até são os manos dos, dos Force Breath After Coma que, que fazem a curadoria daquilo, eu não sei se o espaço é mesmo deles mas acho que sim e hum, eles aceitam tipo malta que vá para lá fazer Uh, pá, esses tais retiros criativos uh, e como uma amiga minha que é a Bia Maria já tinha estado a fazer um álbum lá, no, lá nessa casa eu achei que era uma boa ideia juntar porque não, tipo juntar não temos um objetivo concreto, quero só juntar mal malta e ver que sons é que saem daqui Estás a ver? e juntei da gente juntei tipo não sei se vocês conhecem juntei tipo 10, o Olimpo o Weiser, o Knife, o Billy, o Guira, pá, bué da gente, e, e pá, foi uma semana que eu até achei que se calhar podia dar merda, porque é boa da malta, na mesma casa, e tipo, pá, isto vai ser putaria às noites todas, <risos> tipo só copos e whatever, mas mal chegámos a casa, na primeira meia hora já em cada um dos quartos já havia tipo uma, um estúdio tá Revenge of the Dreamers yeah, foi amazing yeah. e pá, foi exaustivo porque é uma semana em que 24 sobre 7 estás a ouvir e Kick's e, e mal está a cantar sim, e sim, sim. Pá, mas foi bue... preencheu-me bem e é uma, é uma experiência que eu quero repetir isso é muito interessante como estamos em termos de energia? estou bem temos energia para uma Sixteen no Patreon. aí uma Sixteen? Sabe uma Sixteen? E posso ir às cábulas? Podes. Não para a sugestão, não, não a sugestão, sugestão foi tu, só estou a trazer. Ah, pô, não. Vai não ter que ser bateria. de cabeça, vai ter que ser de cabeça. Ah, deixa-me pensar. Ah, mas para aí, é, a Sixteen é no Patreon. Então, é um os meninos querem eu, eu ouvir eu isto? Quero, eu, eu, <risos> quero, eu quero, eu quero, eu <risos> eu quero eu <risos> que as pessoas percebam que há aqui um exclusivo. Sugerido pelo próprio Enquanto jantavam? Enquanto jantavam? Sim senhor Não foi depois de jantar na verdade Foi aqui Tu nunca disseste nada que depois te arrependesses? Pô, tanta vez. Pô, tipo agora, <risos> né? Eu faço... <risos> <risos> Eu não percebo as pessoas que dizem que não se arrependem de nada Eu arrependo-me de tua merdas, mano Mas aposto que tu te arrependeste de ter dito isso Vai eu faço ah, isso Ah, não, não, não, não <risos> Que eu que sim assim, na boa Mas... Pá, malta, no não alta definição Tens arrependimentos? Não Não, há uma, uma, há uma merda fortíssima que o pessoal diz que eu odeio, que, me... que é, arrependes de alguma coisa? Arrependo de coisas que nunca fiz. Que <risos> <risos> vai te foder! <risos> Ei, mano, foda-se, tá? Não me arrependi de não ter feito coisa. Também eu, mas tipo, não é coisa que eu mais me arrependo. Yeah. <risos> Porque eu. eu não. Como é que eu sei a coisa que eu mais me arrependo? é que nunca fiz aquilo, não, vou, não saber o resultado final. <risos> tipo, daquilo que, que eu não fiz, que podia ter feito, mas que podia ter dado merda. Estás a ver, não é? Tipo, coisas eu que, que eu não me arrependo. Eu coisas todos os dias, mas depois abraços e é crescimento, mano. Então depois não te arrependes assim, Então <risos> depois é, não te é. arrependo. Não ficas putado. É, é esta... mas o arrependimento pode ser um crescimento, atenção. Podes crescer muito com um grande arrependimento teu. Uau! Não, é verdade, é, é, é verdade. Não, foi é, o é, que ele disse, foi, mas foi é, eu é, é, ao é uma versão sintética do que ele disse. Ah, pois. Eu sei o gostei da, da reformulação. Acho que acrescentaste. Exato. E eu terminaria com esta pérola de sabedoria popular. Parece-te bem? Parece-me. Só tenho mais uma pergunta para fazer ao Austin Ah, ao final não te parece assim tão bem. Também é, para terminarmos isto, que foi a única pergunta que eu. Que eu pá, desculpa. João Castro. porque Isto também, é desculpa, mas eu tinha só uma pergunta que eu te queria colocar para o final do podcast: que é, bro, se a música não der, plano B, <risos> <risos> Se não tiveste também que se foda, bro. Uma salva de palmas para o Austin Parece a parece a parte dos parabéns, que eu não sei se bate Exato. Podes bater a ti próprio. Bem. <risos> e o amor é lindo. Não se esqueçam, se chegaram até aqui ao final, de deixar o like caso estejam no YouTube, de adicionar aos favoritos nas plataformas de streaming, de subscrever o canal ou o podcast caso não estejam subscritos, e... de comentar. Não, temos Patreon, <coughs> temos Discord, Juntem-se às comunidades que entenderem e um obrigado pelo vosso apoio. Até para a semana.